Fazer um modelo de 3D em Todo mundo... Olha, eu, eu tá ligado? Tô bem ruim pra dar prêmio, se o galera.. Não, é. o prêmio, ela liga com todo Mas tem que fazer várias edições pra ver quem é o... Quem que foi o destaque, né? Quem que... Quem que foi o pior, né? <risos> aí, ó, faz assim... <risos> o pior paga, tá ligado? É o prêmio pro melhor <risos> <risos> Aí o cara <risos> já joga motivado Pô, eu perdi isso aqui, ah, pô cara, O melhor paga ali. pro pior, Ei, quem é que tá fazendo esse barulho, velho? É bobura, hein? É eu, eu é, isso, cara. Cara. é o Cia Borg, pô. Sou eu, não, eu tô mutado. Sou eu? É o Larga acho. É Buburi, hein? é Buburi. É eu, eu não, velho. É Buburi, pô. É o Buburi, eu vou ver aqui. Ah, é tá é, chiado, é? é, é, porque é porque o Buburi. Tá um é o Buburi, tá esfregando o microfone aí na. No rabo. Eu vou me zerando, você botou o microfone, cidadão. Pera aí, caralho, que safado. Oxi! Melhorou? Não, não. Esse som também é estranho, bubu. Meu amigo, tá ficando feio pra você. <risos> Não, mas falando é... Isso, é... Tá completo aqui, olha o, Danio o Danio aí, tá... velho. Por isso que eu ah, sinto que eu pesado uma daqui. pesada depois que o bubu <risos> e o dele <Danio> chegarem junto. <risos> Não, mas falando sério, é... depois eu posso fazer o um negócio em 3D direitinho, como se fosse um prêmio mesmo, e sei lá, sei lá, se você topava. E fazer um depois eu resolvia. como é que faz a impressão em 3D. Esse é é, foi pra Palmas, último, hein? Tá faltando duas foi pessoas ele, né? gente. Eu, vou, eu vou assistir, que eu tô com. A internet dizer... tá, tá caindo hoje. Ah, vou vou então, então, quer dizer, ou eu, eu contei com o Murasaki, no caso tá faltando três pessoas. Cadê, Capitã? Bora, Murasaki. A internet tá um merda também, pô. Quieto. Opa, alguém entrou aqui. Sou eu. Melhorou essa porra aí? Melhorou. Agora sim. E tá bom. <risos> assim. Nossa, É, essa é, que porra é, não. não. Parece que o Zanzan tá vindo, não sei se vai. Ei. Eita, Jesus! Não. O melhor jogador. Não. O melhor ah, vinte piores... O Buri vai perder o troféu. Vai o o perder, Zanzan vai perder. é meu ídolo, pô. Ô, louco. É, ô! Oh. Ei, mas tá faltando três. Corra atrás, por favor. Aí é Eu tô chamando aqui uma galera. Eu vou chamar aqui, peraí. Eu já chamei a Dalton. Oh, yeah. <risos> <Tem> uma Opa! <bateria, risos> Oxi! Poxa, bobo de novo. 10 aí na Dragoa, ela disse que queria ir. Disse que vinha, mas Kader? É... Sabe como é que é, né? Cara, chama a Dauta e chama a Kamikaze aí pra ver se estão online. É, Kamikaze, é. Não... Tá, né? Kamikaze não tá, não. O não veio, ele tem compromisso agora. Ah, sim, sim. É. Aí o cara vai se perguntar: e aí, qual é o compromisso pra tu não jogar a liga com o Toco? <risos> ah, velho, eu fui assistir Netflix é muito melhor. Eu assisti o jogo do Flamengo. <risos> ele falou outro dia. Ah, é, lá. pô. Jogo do Flamengo, você é doido? Quando ele falou isso, eu dei uma risada. Ah, não, sou, tá doido? Zero. Vamos organizando aqui. Eu gostaria de só assistir hoje. Hoje eu tô ah, entrou mais. Jogo, um... é entrou mais um? É outro chegou, chegou o Timeless aí, vai jogar com a gente. Ok Certo Tá faltando o menininho Gif, né? Ah, é. oh, eu tô chamando ele <risos> Tá parecendo a Lela, né? Como é o nome dela? Não, a outra, como é o nome dela? O é. a, a, a menina a Nanda, a Nanda! A menina Lodaran, <risos> Lodaran tá com sua diva A menina é Lodaran Tá todo, né? Cara? Tô esperando Perdei. Até hoje Ah, deu do... aí já, ó Olá. Eu vou chamando ah. vocês pra organizar Ei, tirando o Dragoa, tem 12 pessoas no canal aqui Murasaki tirando... vai... Murasaki também, né? <risos> é, então é, tem claro. 11, falta só um Quem é que é pra chamar mesmo aqui? Vamos lá, diga um nome, por favor Eu... Lodarã. <risos> é, me invita logo aí também que eu vou chamar a galera no outro Discord ali. Acabei de chamar, você não aceitou, por quê? É que eu tava no outro Discord lá, tava no outro E na moral, não precisa jogar mais não isso aqui, viu? Tá dizendo que... Tá dizendo que você tá incompetitivo Chama aí, Dragão. Eu? Eu? Te chamei chamei. aí. Ah, chamei agora. Chamei agora. Chamei agora. Pegar a birita. Deixa eu chamar a berita. Pegar a birita. <risos> Eita, carai. Vai ficar boa, mira. Esse é um alcoólatra. Tá faltando quem aí? Vai, se chame aí, por favor. Quem aqui é eu for. tô procurando alguém. Vamos lá, Vamos lá, a aqui. Olá. Só vai. O Ionatan, como é que? É? <risos> inonata Como é que se domina? Inona... Inonata. Me joga pro, pro, os espectadores aí, que eu só vou entrar se faltar gente. Olha aí, olha aí, vai começar oh. agora. Vai começar, ó, oh. oh. oh, O Verdinho falou, foi. Tá. Foi, foi. Hoje eu quero mais assistir, mas bota aí pro espectador, qualquer coisa se falta a gente, eu entro. Acho que vai. vai faltando faltar. Acho tá, tá faltando gente. Acho que a gente ter que jogar jogava tá tá faltando, gente, não parece? <risos> Ei, Debi tá cara. namorando, é. É? Tá namorando, é. Não, eu tava zoando, pô. Acabei. Acho que foi há uma semana. Nossa. Tava não. Tava. Ela sabia? Eu é, é, eu... ela... <risos> acabou o porque de ela descobriu, por que que, tá ligado? Tá é. Que o namoro tava acontecendo. Liga <risos> aí, não. não, pô, a gente tá namorando. Tava? Não, é. é, é, é, tava. Agora mais não. É, <risos> eu acho assim que tava, tava, não? É... <risos> a gente tava andando de mão da Que romântico. Um, é? Mas liga aí, que triste, velho. Desculpa. Mas tá faltando eu, alguém entrar nessa vida. salita? Olha o aí, ó. O Wanteday é quem? Eu, eu acho que eu mudei meu nome. No jogo meu nome é Tiny Alguém tem I um timeless it. aí? Deixa eu, ver ah, se eu deixa chamar o Ciborgue. Chame entre vocês, por favor. Tá faltando nele, eu tô vendo aqui. Não tem um timeless. Tem um timeless. Vou tem chamar aqui que o Daniel. Tá, ainda vai. Olha, quem eu não chamei, por favor, adicione meu nick e fala. Ah, Dragoa, <risos> me chama. Tá aí, ó, meu minha tá hashtag bem. aí. Chamei Sia, eu acho que... só acabando o jogo, peraí. já voltou. Se borra daqui Sia tá acabando o jogo. Deixa eu ver eu aqui no outro. Espera rapidinho. Já volto, vou chamar a galera. o down já tá. Falta quem Verdinho tá no negócio. Acho não que não falta mais ninguém. Ah, tá vendo gente, tá vendo gente. Verdinho vem pra cá. Tô que tentando... Tô vendo o vendo... vendo... Vem, vai trazer o backslash. Hum... O disse que não tá em casa, mas tem dois caras que talvez venham. Opa, tá vendo com o cara? Chama o, o GIF, Murasaki. Ele que tava muito empolgadão com o com aquecimento. Eu não, eu não tenho o GIF, ó, o contato dele. Fora aqui. Mas aqui tem, tem a Murasaki, pô. Eita Oi, Ai. acho que eu consegui duas pessoas. Ô, Oh, aqui, né? Palmas para Murasaki Digital Influencer <risos> de Whatsapp Palma, foi palmas? <risos> ah, é <risos> uma quebra de prata, pra palmas Digital Influencer de Whatsapp Overwatch Tu tá na votação, é? Quem? Não, Burburê, É influencer. Ah não, que no caso é Murasaki, né? Ele que Murasaki, tá assim. é digitar influencer. É, bora jogar, bora. É se fosse bota, tu, bota, só de sacanagem eu ia denunciar. Eita. louco. <risos> é isso, rapaz. Hoje eu vim pra brilhar. Hoje eu vou brilhar, viu? Ô, oh, Murasaki, você não quer aparecer na webcam, não? É pra aparecer na webcam? Quer? Vai é, fazer a, assim. a tradução. Pai. Puxa, aí. Eita, alguém gritou Puxa, aí. Chega por isso aí. Peraí, já volto. Ah. Que que é, Nossa, a puta manhã joga, joga a cidade. É? Né? Então dá certo. Eu jogo pelado eu também. Foi. Eu tô de cueca. Eu tô de cueca só. Você joga só de cueca, velho. Não, né? boy, mas você não tá entendendo o nível, Lucas. O bicho jogar só de cueca é abrir a, a live, tá ligado? O <risos> bicho que é que tem? Mas tá <risos> bom, bom não. Não. Ei, Jesus. Tá live, tá live. Jesus. O link tá na descrição aí no, no Eita. chat Eita. Em geral. E aí, ah, mas... galera? Eu não abri ainda é não. Olha, chegou, chegou. É no YouTube, chegou. é? Dessa vez Diva é. vai. Chegou é. a caca, pronto. Agora fodeu que? Caca, eu vim foi. Voltava na moto, chegou. Chegou a agora. Eu cheguei, cheguei porque Pô, oh, espera aí, que... falou, dragão. Tá que, que a transmissão tá offline. Sim, offline, né? sim, eu não abri ainda não. Tô esperando todo mundo chegar. Que Como é que tu, tá tu falou que tava aqui na descrição? Achei que o <risos> já tava rodando, pô! Eu falei, acabei de molhar o bico dizendo: olha, calma, tá, tá abrindo. Aí chegou o Kaká, eu falando Kaká e. Ó, sei, entrou. Sei. Sei. Sabe de quem? <risos> Caralho. Sabe jogar de Moira? Sei. Sei. sei. Aí, aí, melhor o nick, velho. Ele é um nick, é nick que não precisa responder, tá ligado? Na hora que ele pergunta e aí yeah, cara, tu tá isso? Leia meu nick! Ó, <risos> o oh, Black Slash chegou, já tem gente Black Slash, eita porra, isso é nick de matador hey, Nick de gore Nick de moleque de 13 anos Isso é nome de banda, de banda de, de death metal Boa galera Vambora, vou chamar KK, Chamou? você vai participar, kaká Não posso, porque eu tô muito ocupado, velho Então hum, por que, que tá seu tá aqui? A morena tá não, aí, é... Não, não, não não, não, tá não porra Caralho, é porque... que desculpa merda foi essa, kaká Não posso, porque eu tô... Fala é que eu tava tô... bêbado, logo e pronto Não, né? pô é porque eu tô com coisa pra caralho pra resolver da empresa aqui, porra eita, Eu tô eita, com, eita, com tem seis serviços e um foi cancelado, que era pra ser amanhã foi cancelado, aí eu tô... Correndo Ei, atrás cara, de conversar, Cadê a estrela do, da live hoje, que é a Regina, pô? O cara Queria tá vaga. comendo estoque. Beleza, Olha, bota Regina, Tá, tá o faltando duas pessoas, dúvidas. então vamos fazer o seguinte. Deixa o ver em algum lado, Regina, e fica faltando um só jogador. É, Alguém daqui da que, tá que chegou agora, quer jogar, me adiciona. Minha hashtag tá aí, não Deixa eu... Deixa eu E muito... Do... pronto. Como é que tira esse negócio do lado aqui dessas conversas? Que fica todo mundo aparecendo aqui do lado do Overwatch. Ué. No Discord é, é isso? No Discord, Vai no Discord que... lá. Que... Aí vai lá na opção, a opção do Discord, Lá no Discord, abre no Discord, na lá, Discord, lá, no... lá. Sim, ah. Isso aí dá um lag de vídeo do caralho. Aí cara. chama ali, ó, é sobreposição, tá vendo? Embaixo de voz e vídeo. Sim. Aí você desliga. Sim. Tá vendo? Tá? Ativar a sobreposição, você desliga. Ah, ah, ah, hum, ah. Desliga, acabou-se. Saiu, você abre o jogo de novo acabou. Acabou-se! Acabou-se! Pronto, nunca. Oi, lembro. oi, oi, oi. Boa Beleza, vai. Verdinho, pode participar? Pode, é claro que ele pode. <risos> ele não é louco. Pareceu mas, o Mecha dos Magos o agora. O Brains vai vir e oh. oh. o Backslash? Ô, O Brains vai vir? É um amigo tem... nosso aí que vai vir. Tá com dor de cabeça, deixa eu ver se tem outro aqui. Não, não, vai... não vai entrar que... um amigo, vai entrar um amigo, vai entrar tá um amigo. Cheio. Cheio. Vai, vai, cheio. Entrar cheio. O Plínio. vai entrar o um Pliny. E, aí, e tudo aí, tudo bem? Pronto. Pronto, e aí? Enchi. Cheio. Eita, eita. Pronto, Aceita, vamos separar jogo, os times pra abrir logo a live, a gente se apresentando e eu dou gol pra vocês. Voltei! Pra... Peraí, Dragão, é. que eu tô arrumando aqui a web. Tô, cadê o Black Slash? Não entrou aqui. E eu, oh, eu tô aqui, homem. Deixa eu entrar aqui, tô abrindo meu jogo. Calma, gente. Quem, tá? quem saiu? Largava lá, <risos> e. Lá, lá, é? Tem como Só ver aqui. aí o, o nível dos caras, rapaz, que eu, eu sou tipo bronzão, tá ligado? Relaxa, eu vou equilibrar. Eu sou madeira, Sim, bom. Aí. Bom, é, bom. Bom. É, vamos lá. Primeiramente, digita aí assim. Eu vou ser suporte no chat para eu saber quem que quer ser suporte na, aqui. Até quatro pessoas eu vou aceitar aí. Vá, vamos lá. Hum, inonata, escuta aqui, meu jovem Timeless, Eu burri. <risos> Nossa, boy. <risos> eu posso ir e... de tanque. Beleza. Deixa eu ver quem são os piores aqui. Buburi, hoje tu vai ser suporte, pra não pesar <risos> ninguém. Hoje tu vai ser Caramba, suporte. Caramba, o Buburi de suporte vai pesar mais ainda, pô. Eu vou de suporte, vou de suporte. Não, eu ele vou... é pior do que qualquer outra coisa. Eu posso ir de cara Beleza, vamos ver quem que pareia com o Buburi aqui. Eu. Rapaz. <risos> Vaga, é, bota, bota logo o é, Codili. da a Olha, é incrivelmente, tá ligado? Burburê. Porra, se botar o Ladara, eu vou sair correndo Soldier é, galera, né? Bota o Ladara no time inimigo, quero matar ele hoje É, incrivelmente é o Timeless Que vai parear contigo Beleza, Bulburi, Timeless, suporte Dele, vai ficar deste lado aí que tá o Bulburi Pra ver se equilibra mal um pouquinho E... E no nada... Iro Nata! É, fica aí, pronto. Inonato e Timeless vão ficar exatamente o suporte dos Mancos. Os Poxa, Lesos mano. vai ficar Bulburi e o Daniel, pronto. Quem é agora que quer pera ser. Peraí, eu vou ser suporte, eu nem falei. Vai ser suporte. eu vou ser. Eu Se fudeu. Quem aí quer ser tanque? Eu posso ser. KK, eu posso ser né, também. A não vai não, né? Vamos, vamos, vamos, chamaram sai, demais sai. aí, tem, tem, de nego, de... Nego, tem nego demais aí agora, sabia? Tem nego demais, é. tem, tem três a mais aí. Quem foi, foi que cara. entrou por último aí? O Dalcoste? Que... já tava aí. Eu... Foi quem que entrou? Tava... Foi o Plínio. Não, o Plínio, Sim, ele sei, pegou a última vaga. Ficar do lado de fora. Não, Olha... você pegou a última vaga, Plínio. Infelizmente eu? Plínio, tu vai ter que ficar rapidinho aí no espectador. Não, peraí, peraí. Você aí. eu um jeito demais, pô. Ó, pera vê aí, só. Calma, tem no falar. caso, ó, tem três vagas aqui que deve ser da galera que tá ali, ó. Tipo, o verdinho, ele vai ficar assim por acaso não tivesse ninguém, tá ligado? Pra completar. Aí fica na largastora o lodarão pra jogar, equilibrar. Né? Calma, eu jogar, deixei o, um aparentemente os melhorzinhos de fora só pra equilibrar melhor vocês aqui que estão aqui. Calma aí. Tranquilo, tranquilo. Peraí, vamos lá. No caso, quem chegou por último foi o Plínio, né? Isso. <coughs> então calma aí, Plinio, vê só um, então, Quem se vai ser, que quem já. vai ser tanque? Quem quer ser tanque? Vamos ver aqui eu vou ser, eu vou... Foi o Plinio, o Dalcocha, E os... Só três pessoas? Tem a ah, Dalton também Adalto, Adalto, tu tá bem, né? Eu tô bem Beleza, vamos lá, vamos começar logo Que parece ser o melhor aqui É... Rapaz, tem ninguém que se ofereceu para ser tanque. Tem mais de DPS do que tem é tanque aqui. <risos> Mas sabe como é que é, né? Não adianta ter DPS se tá. Ó, oh, o oh, oh, nível aqui. Peraí, não vou nem. É, se for por onda. isso é foda-se. Sem hora de. Ó, vamos lá, vamos lá. Eu vou. Peraí, aí, aí, calma aí. Ser. Ó, já que o Plínio disse que é tanque. Eu, eu, não sei. eu não sei como é que vai ficar, tá ligado? Eu, eu vou tentar ser bondoso. Mas Dalkost parece ser o, o, o tanque mais completo do Dalkost. Então Eita. eu vou deixar Dal no lado do Burburet. Esse Black Slash aqui. Tu, tu não deu nada, então tu quer ser DPS, né? Então... Eu sou o que, ah. que vai, meu bem. Eita. Eita. Temos uma eu nova regina aqui. É, gê gê, não, né, Olha, o Cyborg e o Dalcorte vão ficar aqui é é do lado do Vovure. Sei, tu vai ficar. Sei, tu é o quê? Tu, tu é tech também? Eu, tu ele é o Cyborg é é. te... ah. que eu que joga mais ou menos de DPS. Então, vamos ele fazer é o DPS. seguinte: Daniel, tu é DPS, o Sei vai ser o suporte. Agora ah, que vantagem. Não, não, peraí, ah, tá Daniel de DPS, Eita, é, mais. Nine, tu quer ser o quê? DPS é? é Nine tá é tanque, é tanque. Tank? Não, DPS é melhor, tá que eu sou. DPS? Beleza, Largatauro, tá, tu vai ser. Largatauro tá, DPS. Dá o call. acho que tu vai ter que ir pro vermelho. E Largatauro tá, vai entrar com o bumburi, já que os dois têm uma amizade muito... Eita! Eita, Eita Lucas! Largatauro Vê só, vê só. Daniel, então, deixa o Denio de DPS, Lagatauro, fica mais de tanque, fica mais de tanque junto com o Cia é, Não, não, parou, Lagatauro não é DPS. sai é, é, se você vê que tá muito difícil, começa a pegar DPS e manda alguém pegar tanque, tá ligado? Bota o Daniel pra pegar tanque, ou então o Boburi. Mas, em todo caso, eu vou deixar como capitão você, pra ele seguir logo as, ordens, as suas ordens, as suas ordens, pra você não tiltar tanto rápido. Lodaran, é tão rápido, tá ligado? É, tiltar ele vai, eu sei. Ele vai tiltar, tá ligado? É. Vou ficar não. aqui, vai, vai equilibrar aqui. No Tava caso, voçando. veja só, veja só, galera. Quem é que tá vazando esse negócio aqui? Até um cara do teclado. Galera, aí que todo tá mundo com a imagem de... da. Plínio, da... Plínio saiu. Da... Ah, não, o Plínio tá lá no final. Beleza, vê só, vê só. Galera, vai ser assim. Eu, eu tenho quase certeza que os Lesos vão começar a ter uma vantagem, né? Vai ter que começar a ter vantagem. O Plínio, ele. Oi. O que que tá com esse então, barulho? O vou de novo começou, caralho. É, microfone. Galera, eu batendo eu? no microfone aí, brigando com o ah, microfone. Alguém tá engolindo o microfone pra não dizer outra coisa. A tá voltando com microfone em lugar de chamar, ó. Caralho, Plínio, na, na, na oitava temporada tu foi bronze. É, Ai, eu falei que eu, era, que eu era um top madeira, cara. Ó, vê só, vê só, então tá o bagulho desse lugar aqui. <risos> vê só, peraí, calma aí. <risos> tá, vai. O time marido, que ganhar. O, que o, tá time, o time que ganhar vai ter que vai equilibrar. Me, vai me ganhar de presente. O time que Ai, ganhar. Que delícia, que escuta, galera, por favor. O time que ganhar vai ganhar de presente o Plínio. Eu vou tirar ele. Ele é um. Vai, é ele é um. questão de perder. Tanque. Tanque. <risos> Pode ser, vacilo, pode ser. Cara, é é estratégia, estratégia. Você dá ah, o Plínio vai entrar, vamos perder logo essa, ele entra lá e ganha. Vou agora. Mas vai. escuta aí, escuta aí. O time que ganhar, escuta aí, o time. Eu quero que ganhar, ver, nunca vi. Imagina, imagina só mais pra perder. O time que ganhar, eu vou botar o Plínio para equilibrar. O time aí na, na outra partida, o jogador que mais se destacar, tá ligado, vai. Trocar de lado, tá ligado? Tipo, digamos, se por acaso ganharam, o o Cumplinho, não muda nada, tá? Deixa o Plinho aí, pra equilibrar. Porque se o Plinho já ganhou Cumplinho, então não vou mudar nada, velho. É. Se por acaso o time que ganhar e o Plinho tiver no lado que perdeu, tá ligado? Aí eu equilíbrio, tá Eu boto um. É. Eu boto um equilíbrio. Vocês vão ver, vocês vão gostar. No caso, a ideia, galera, não é vocês, né? Serem estrelas aqui. Se você jogar de bonito, tentar jogar bonito. Né? Eu sei que alguns de vocês vão tentar, né? Pelo menos. <risos> é bom. Vai, você é vai bom. tentar fazer isso com o mesmo eu num bom, time bom. ainda. Eu vou mas... até explicar isso já na live, tá? Porque assim o pessoal entenda a regra, para o pessoal. Ah, agora tu tá roubando. Caramba, boy. Imagina Pliny e Buburi no mesmo time. Ei. Caralho, <risos> velho. Cala a boca, cara. Deixa eu fazer a apresentação. E aí, galera? Beleza? Imagina, já tem um com o Link. da galera. <risos> Eu já botaram Shanghai os, os Dragons ali pra dar uma Vou sorte Vou botar e... também, todo mundo bota, com Xangai Dragons, sorte. Sorte. Ah, tá, bota, bota, bota, bota miojo Bota hoje aí cale se por favor Galera, o <risos> nome é Dragão Hoje, novamente, estarei narrando pra vocês A Liga com Toco, a segunda edição né? Na verdade, isso aqui é deveria né? ser a terceira Mas a segunda deu um, um fronho No vídeo no um Já era Hoje o Murasaki tá ligado, vai não. voltar <risos> pra narrar Quer dizer, vou comentar E vamos dividir os times aqui Já dividimos no caso O time tá bem legal é, Os lesos contra os mancos E existe um jogador especial Que parece ser pior do que o próprio Vuburi, incrível, a gente achou A gente achou, conseguiu Já, já cheguei o Duvido. Chateado. Eu vou rir se por acaso O Pliny entrar do outro lado E eles começarem a vencer com o Pliny no time Eu vou rir o Plínio vai ser um jogador especial Que eu vou utilizar para equilibrar o time Que estiver ganhando O time que estiver por ganhando líder. Eu, eu vou colocar automaticamente o cara que estiver mais se destacando lá E botar o Plínio Só para equilibrar Se perder, eu devolvo o jogador que eu retirei E o jogador vai poder jogar né para uma terceira partida Que vai ser o MD3 Pra jogar justo e ver se ganha, tá ligado? Tipo, é só pra equilibrar e ter uma diversão a mais, tá ligado? Porque aí, aí não ficar aquele massacre que tava, né? Que, tipo, quando o time se acha, tipo, o Lodaran tava jogando com a galera, se achava, pronto, dava um, um estompa, aí <risos> os caras tiltavam, né? Porque <risos> um dragão lá pra gritar, bora seus filhos da puta, se concentra, caralho! <risos> não tá ligado? Então. Tem, foi que a rádio, velho. Beleza galera, eu vou começar com o um mapa que todo mundo conhece, pois a liga que eu tô que é conhecida por começar sempre com esse mapa Vai ser que King Row. Por favor, qualquer fronho que tiver nesta live, <risos> alguém comente Eu estou assistindo agora do meu notebookzinho e não tá dando loucura Mas por favor, não esqueça Beleza Verdinho vai ficar de assistindo aí e, e largaia... vocês, por favor, é, Buburi, coloca é, o nome das salas <risos> ali. <risos> os mancos e os. E os, e os Lesos. É, larga é. Tauro, tu é o líder dos Lesos. <coughs> e. Lodaran, <coughs> tu é o líder dos mancos, viu? Eita, tá nós! Assim, Boa sorte aí pra vocês que vão jogar hoje, vou só assistir, viu é desgraça. <risos> eu quero ver esses caras manganando de mim também, então, vou ver qual é desses caras aí. E não Esse se esqueça é de ser... deixar seu like e compartilhar essa é. live entra, para seus amiguinhos. Vamos fazer, reviver os bons tempos da LNO, dos aquecimentos, onde juntar o pessoal para zoar Quem tá trollando aí mesa. no Discord? Ah, tá. Quem está trollando aí, velho? Tem ninguém trollando é. aqui, não, senhora. Quem <risos> é? A Muraçaka falando LNO aguenta Ah, bom, está gravando. Quem, é, quem abriu a web, já vou. É, no caso, vamos lá, vamos dar uma, uma introdução aqui. É, quem que tá aí assistindo aí, no caso, é o Plínio e o Verdinho. Vocês isso. ficam como um segundo, terceiro comentarista. Tipo, tá ligado o Galvão Bueno, quando chama o Arnaldo e o Eu Casagrande? Quem vai ser o Casagrande, de vocês dois? O, local bicho. <risos> aí é o, o local bicho. Aí é o Faustão. Aí é o Faustão aí, velho. tudo. evitem falar enquanto a gente estiver narrando. E Murasaki, vê se não me atropela dessa vez. Ok. Vamos lá, vou puxar você aqui, vou puxar você aqui. Daqui a pouco a gente volta aí galera, só a gente abrir uma livezinha aqui Vamos abrir vídeo Ah ela aí toda clara Minha, minha câmera, Eu acho que minha câmera não vai abrir Murasaki Por conta que eu tô Eu estou com ela dentro de um programa Mas tem é boca não, é bom que você já tá assistindo lá mesmo Deixa eu fazer agora um teste aqui, porque agora eu tenho que direcionar o desco... O que aí. Ah, meu Deus do céu. É, vai ficar meio ruim, mas eu vou tentar. Pera aí, ah. Agora! Pera aí. Pronto. No caso. Eu acho que sim agora. Estou vendo você. Deixa eu ver se eu tô olhando pra cá e para pra você ou olhando pra cá e olho pra você? Um. Beijo. Beleza, galera. Essa aqui é a Karine, é a nossa querida Murasaki. Eu acho que tipo, tem uma tela aí na frente, mas calma aí, ela sai e ela vai ficar tela bem grande, que tá em 20 segundos ali atrasado Pronto, normalizou. É porque fazer em tempo real é complicado. Mas diga aí, só, uhum. o que você está esperando hoje? Será que vai ter um confronto decente ou vai ter surpresas como antes? Tipo, ninguém sabe quem vai vencer. Ah, sempre estou esperando por novas, no, novas surpresas do pessoal. Tem novos jogadores aqui no meio. Então, espero que hoje seja um jogo muito mais dinâmico e com novas jogadas e cotocadas, como podemos dizer. Quem você acha que vai ganhar o troféu? Tirando o Plinio, é claro. O Plinio está... Se o Plinio entrar na partida, tenho certeza que ele, como é um prata, quer dizer, prata ou não, bronzoide, ele é um bronze, 1300 DSR, maluco o bicho vai fazer cada partida. Burburi trocado eu... como sempre também, né troféuzão, eu acho que o Burburi depois dele, né? Uhum, o Burburi foi o último campeão do troféu que eu toco, né? Então vamos ver se ele vai conseguir manter o título ou se ele vai passar o troféu para outro jogador. É... No caso, vamos lá, galera. Vocês já viram quem é a Morasakzinha? Vamos puxar a partida. Tchau, pessoal! Vamos Até finalizar mais. aqui o vídeo e vamos voltar pra lá. Pera aí, viu, pessoal? Dois mesmo. E aí, galera, voltando. Aí, Voltamos. Também. Voltemos. Bosta da Xangai. Boston da Xangai. Eita. Começou o cabaré, boa sorte a todos. Estes aqui são nossos amigos Casa Grande e Arnaldo. O Casa Opa. Grande é quem mesmo? Não sei. Boa pergunta. <risos> boa pergunta. É, galera, eu vou trocar aqui com as discussões. Trocar pra fazer. Ih, voltando, pronto. Qualquer fronho que der na live, por favor, comentem. Beleza, Eu estou aqui, assistindo a vocês aqui. e vou ler o chat. Vou dar... Vai dar os lesos. <risos> Quero ver sangue, falou João Victor, Saraiva. Cadê a deusa Murasaki? Tá aí, Matheus, tá aí. Tô, aqui, ela aí. tô aqui, tô aqui, tô aqui, aqui. Vamos dar uma gosteada aqui. Beleza. Olá, Matheus. Murasaki, olha a composição deles. Olha que coisa ridícula que tá vindo os títulos dos Mancos <risos> Quer dizer, mudarão é os Mancos. Largatauro é os Lesos. Hum, Eu o coloquei o O um nome né, um, um nomezinho aqui. Espera aí, ah, cadê o nome? Espera aí, meu Nick tá zoado. Deixa é só arrumar aqui. Aqui é os Lesos. Vamos ver se melhorou agora. Ai, espera ai, ai, ai, ai, ai. Vamos lá. O teu microfone já tá meio zoado mesmo. E tá. Os mancos, é como se tivesse os tipo pegando o um microfone que não é 70. o seu que é do headset. Deixa eu arrumar esse aqui. É, galera, por favor, qualquer problema, me digam, por favor, por favorzinho pode mesmo. Pode digitar, pode ser uns chato. Uns eu vou tentar o máximo transmitir sem lag Todo mundo vai é eu não sei, quer não um essa skin nova da Mercy. E a composição da, dos leves parece que tá bem colocada, tá legal, Largatal trazendo seu Macrizão, famoso Macrizão que botou terror terror nos eventos passados da, da LNN, ó, tá olhando as costas, não sei porquê, vamos agora perdido. olhar os nossos jogadores, melhorou o meu microfone, e tá Não, tá bom, deixa eu tá? mentir, <risos> tentando puxar junto com seu Reinhardt e Adalto, destruindo com ah, facilidade o estilo por isso é afinal de contas o Ranzo é o DPS com maior dano do jogo. E essa flechada dele aí seguida, meu velho Tentando invadir pelo elevador Fez zero Um pick-off em cima do Bulburi O tá tentando Catar, lagartar, lagartar Não tá conseguindo uma distância pra atacar O XU freneto, lagartar venceu Puxando O ponto de cima Infelizmente todo o time Dos bancos estão lá E aí, Manasaki? O que é que deu aí? Acabou? Merda! <risos> Burburi, único sobrevivente agora, junto com Eu o Black Slasher, que está em cima, posicionado no high ground, mas foi facilmente fuzilado com Junkrat. Lá na bunda dele e ele não viu! Cego do cacete! O time que estava com composição um pouco exótica conseguiu passar pelo primeiro ponto. Ó, oh, seu uma certa microfone está perfeito agora, Mano Melhorou? Pronto. Sim, ajeitou. Na certa era isso, né? Eu tava estava detectando uma coisa errada, né? Não, era acessibilidade, do discordo, tava bugada. Ah, não ok. Que bom. Flex com seu soldado, tentando dizer, lá sozinho o escudo de um Reinhardt, ou seja, tá muito lascado. Ou ele sai daí, ou ele vai te furar. Eita, dragão. O dragão, do darão, saiu atravessando, olha, olha, olha mas não deu certo. Não pegou muita gente, e o que deu certo mesmo foi o Adalto, no, no Eita, lo, o 5 do martelo. Eita, o Largatau ah, tentou voltar nas costas, sim. não deu muito certo, ele conseguiu fazer dois piques, mas... Ele, ele veio a veio ainda, ainda tá com o Huzzle E o Touro na Marse. Pois é. Olha, o Ragatalo vivo ainda tá fazendo bons bicos, mas o time não tá conseguindo defender ele, ou muito bem trabalhar junto com ele. Então o Cossi conseguiu uma ótima barreira em cima do Nine, porque ele tava muito ferrado com o Cia Borg. lá. o oh, Cia é conseguiu destruir a... Pois é, foi... o Nine foi muito inocente. Eita, o gordão voando! O voou com sua metralhadora de sucatas. Está afastando completamente o time, mas Opa, conseguiu, conseguiu se tirar achar. Dá um coxe com 80% de energia. A Dalton está conseguindo martelar, mas está se arriscando demais com um pouco life. Finalmente puxou seu escudo e está conseguindo restabelecer a vida. Tenho revivido, mas infelizmente o ponto foi entregue. Viu? Os baús e os inimigos estão andando com tudo. Eles não estão diria? parando. Minha não pararam desculpa. ainda essa carga. Parou o quê? 2, 3 segundos, mas depois seguiu a pialha. Até agora eles não perderam nenhuma fight. Então. É. Os mancos <risos> estão mal de O Lodaran não trocou seu ranço até agora e o Nine muito bem, seu Jampete. Mesmo com a porcaria de umas áreas do lado. Ou seja, tá isso, não façam isso. Isso aqui é um show de horrores. É o contrário, vocês assistem <risos> faz o contrário. Beleza, trocaram para Reinhardt. Briga de Se a Borg versus Odalto. Eita, pô, que isso? Já Risa, O já atropelou a Oriza, mas o Largatauro conseguiu tirar os dois tanques. Que surpresa, nem eu tinha percebido esse, esse tiro acerteiro aí. É, parece que o Largatauro resolveu trabalhar. Olha, Triple é. Kill. Uh, conseguiram levar uma fight, muito bom, muito bom largataro carregando os caras. <risos> vamos lá, vamos lá, vamos ver se vocês sabem Se você tá proximamente de sua ult Junto com o Bulburi, até agora não todo, foi? Ainda não Olha, Lagataura avistou lá em cima Inunata Junto, Poketian, Lodaran o Dalto veio cobrar o Largatauro isolado. O Buriotou pro vento. Percebeu? Eu estou vendo daqui, pelaquele Largatauro ele lutando ali. Olha, Seabor, Bom Pique, Godaran. Oh. Black Slash subiu ali pra oh, ver se que tava. E morgo oh, oh. Morgou Largatauro. Olha, outro dragão Agora. bem colocado junto oh, com a Ubi oh, pro o que é o 9? O que é o muito Muito bom, muito bom. E GG, entregar a e carga. Não, sem, que é o 9? O que é o 9? O que é o 9? O Quase conseguiu dar tempo O o que carreto, viu? Parece que os caminhoneiros daqui, resolveram não ficar em greve e arrastaram a carga até o final mesmo. Incrivelmente, Burburi pesando como suporte, mas Burburi pesa com qualquer coisa, DPS, tanque, suporte, até como pessoa, quer dizer, não mais, ele já foi mais gordinho. E vamos ver o que vai acontecer agora, vamos ver como os... como é o nome Os Lesos irão atacar. Será que eles vão conseguir fazer uma boa, um bom ataque? Tudo indica que parece que o Plínio vai entrar no lado dos mantos. É. Eu vou ter que tirar um carinha aqui. Eu já sei quem que eu vou tirar. Eu acho que eu sei também, viu? Tem um cara ali que tá fazendo muita diferença. Tanque por tanque, né? Não, tanque por tanque. O Dalton tá jogando bem, mas Cia Borg tá muito legal, pô. Cia Borg tá uh, jogando uh, bem. Uh, o Black Slasher. Quem é o tanque do outro lado? É o Daniel. Agora é o Daniel, né? Mas era o Daniel antes. Era o Daniel que tava aqui. É, não, mas no caso são os Monks que estão ganhando. O Pliny vai entrar no time que, tá, que ganhou ou que perdeu? Não, o Plínio vai entrar no time que está ganhando. Para equilibrar então. em uma partida justa. Aí depois a pessoa que foi retirada vai. A Nine! Zéri fica aqui. Que Tira a Nine! Tira <risos> Nine! Não, na verdade, não é a Nine. É. Ah, o Nine! É, -Nini. é Nini, né? É, é a Nine. Abraço, galera. Te amamos. Você será sempre a, a, a caixa dos nossos corações, volta, hashtag volta, Nanda. Sim. Volta, por favor, volta, please. Mas aí ela volta, hashtag arranja ah, jogadores, Sim. não dá pra narrar pro vento. Três, né? Dois. Beleza, vamos ficar doido burburei com esse Lúcio. Eu só quero ver uma coisa, vamos ver se ele vai dar aquele speed né, na hora certa. Eita, pô, esse Lúcio tá parecendo que é um Tretaflex. Eita, Opa. ele já gastou seu life. Tá agrupado atrás do Reinhardt, não deu speed pra, pra correrem. Né? Estão estudando. Temos um Uido do Largatauro? Ele... Ah, Largatauro de Uido? Deixa eu ver aqui. Também, tá ó. tentando buscar a backline do time inimigo. Tentando pegar aquela. Tentando Mercy buscar que aquela estava... cabecinha da é, Mansley. ali. ali. Ele tá vendo ah, ali um. Timelag! Oh, Tirou a moira! Olha o Lodaran. Lodaran! Briga X1, Lodaran! Nossa senhora, nossa senhora! <risos> ah, ah, ah, ah. Lodaran, Lodaran! <risos> ah, linda, linda, linda! Vamos deu outra! outro! Ele tá bonito, o parece tira que tá, tá empolgado. Ele 40 meses parado. Será, será que é um. É um Red, é um Red, é um Red! Uh! Uh! Foi quase, mas foi, mas foi a ah, Widow que tá fazendo a diferença uh! Olá, Olá, Gai o Matheus Moreira dando olá para quem? para mim ou pra quem? Olá, live Ah, e aí? Uh! Uh! Olá, Pexielo Que bom que você veio também, obrigada pelo sinhópolos. É, vamos lá. Obrigada também, Moreira, quero... Bulvorei, como sempre, um lúcio patético Não faz diferença uh! nenhuma é Daniel com seu Reinhardt, vamos ver o que, que ele faz, se ele vai trabalhar bem né, vai trocar fight com o Adalto Vamos ver, ele tá muito preso, ele tá muito... O parece um tá parado? Alguma coisa aconteceu? O Agatauro, Será que ele caiu? Não, tá se movendo, acho que ele tá ligando rápido Sinto o peso do martelo, não deu muito certo, Esculachada do burburê tem um Ripper metralhando o Daniel que resolveu puxar esse escudo porque senão ia morrer. Mas tá muito. Olha que briga de badanada, velho. Ninguém cai. A Olha o Black Slasher lá na frente achando que é um tanque. Se bem que ele ultou, né? Olha Opa. o Robocombo. Será que vai acontecer? Robocombo! O Gacharam tudo. Não sei pra quê. Infelizmente o Nine e o Lodarão estaram no mesmo momento, gastando tudo. Meros Mortais, atrasei e não tô no time, mas vamos assistir Eita. também Meros Mortais, vamos assistir. Começou agora, ainda vai haver duas partidas depois dessa, tenho certeza que o time do moça... O GIF, o GIF, o GIF! É, o, é, o Lodaram parece que resolveu brincar, parece que mesmo que esse ele está segurando, isso tudo por conta do Down Cost que está fazendo Robo Combos. Eu acredito que o time dos, dos Lesos deveriam realmente pegar um Zeniata pra conterar esse ovo combo Mas eles estão demorando uhum, tô, tô, pra trocar tá aquela moça e aquela brigueta Largatauro trouxe uma X1, perdeu o Glodaran tá lá, com pouco life, mas olha a ult do Cia nunca atinge Será que vem o ovo combo do time sei, dos Lesos? Não. O que, que você tá achando? Quem é que tá dando a melhor aí? O Lodaran ou o Lagataro, hein? Ó, oh, o Lagatauro no começo, ele fez um, uma puta, jo puta jogada de Widow, foi é, essencial pra o time pegar o ponto, mas agora o Nine tá conseguindo uma segurada junto com o Lodaran. Pois é, mas eu tô sentindo mais que é o Lodaran que tá fazendo diferença que o Nine. Tipo, Opa! Olha, duas ultis! Duas ultas eu... trocaram surto de gráficos Eita! Eu Era o único que tinha vantagem em um kumba aí E o Lodaran conseguiu fa fazer um pouquinho Rapaz! O time conseguiu Conseguiu conterar Eita! Eita! Que é isso! Que... Não, amiguinho! Amiguinho! Amiguinho! e bag não! Que bag não, por favor! Fala, mamão, assiste aqui também, vamos rir um pouco. No corredor, junto com o Bulburi, que não desmuda esse Reinhardt, mas também não faz nenhuma diferença, pois é um E o time plástico. tá nesse, nesse corredorzinho aí, bem, bem sugestivo de tomar um combo. Em... Nossa, nossa, deu uma bugada, nossa. mas... Tomou uma pinada, eita, briga de raça. <risos> briga feia, Bulburi... Não tá fazendo a menor diferença com esse outro, ele sequer consegue dar um book de para pra afastar esse, coitado desse regato do eu seu regato. Porra, morreu. dele é curso, morro. Bem na hora, lodarantes, afiado com seu ganso. Mas gancho. eu sei, conseguiu dar um res. Opa, morro, mas o Nylen veio morro, por trás, e na tô. Quase 100% de Abog eliminado, perdeu tudo. É, os lesos parece que estão lesando. Eles Opa, não estão entendendo o que precisa Veniara. Não, não estão entendendo. aqui. Uma... Não, não, não conseguir muita coisa se não um tipo... Ela Verdinho, o que que, que que você vai. acha eles têm que a gente tem um que trocar lance. o quê? Rapaz, eu acho que ele tem que trocar de suportes. Talvez o. Pois é, eles estão né? segurando demais. Não o tá há tá muito tempo com esse Lúcio, não tá fazendo diferença, não tá conseguindo dar o um speed na hora certa pro time ter o. o Solavanco, tá Para. pegar! Tá aí uns um Zen já estava um. Diferente. Ó, um Zen agora, ó. Não uma... Acabou, já era. Acabou, acabou. Alterava e acabava, velho. Ó, o Zen vivo. Ele, Mas aí aí tá o time, o time dos deixar. mancos teria que botar uma Ana para conterar o Zen tá ligado? E ele não Sim. ia o colocar, porque o timing lá, parece que ele não joga bem de Ana. Ele tá com aquela Moura porque Agora, geralmente quem joga de Moura é porque não tem mira. Relembrando né, aquela ult lá do. do Junkers. Eu acho que os pneus que queimaram hoje aí no Brasil todo foi tudo oferenda pra isso. Bom, Pode, não, ser? Oferenda. Pode ser. <risos> Black Slash com seu visor no gatilho, faltando 20 segundos. Será que ele vai fazer a diferença junto com o Cia Borg? Mas como existe um é o Reinhardt lá, certeza que não. Daniel é, Foi... perdeu o escudo Daniel perdeu o escudo ulti. e tomou a ult Odalto buscando o backline O EIU tá agora, não vai ser tarde demais Black, é. Slash Slash é calma. É é é. é Nossa, o Nine já usou de novo E terminou e... a luta Os mancos venceram Os mancos vencem Parabéns, Beleza. vamos ver 1x0 série O carregou a gente Jogada da partida De o ah, um grito da... da Onis ali oh. uh. uh. Daniel o único do card do time dos Slesos <coughs> Nani dá um corte time Emilege dos Mancos A justiça é a própria recompensa oh, A justiça é a própria recompensa o e lá vamos lá. voltar pro lobby. Beleza, time que ganhou, quer dizer, time que perdeu, escolhe. O Irles escolhe em mapa. E vai acontecer a alteração. Vou tirar um jogador que eu acho que vai fazer diferença. Se eu tirar, vai ser o Lodarão. Lodarão jogou demais, né? E Plínio vai entrar no local. Para quebrar. Oh, louco. Plínio. Vai lá, Plínio, boa Plínio. sorte, se tá sorte. desce é, lá nos aí. mancos. Vai lá pro Discord deles e boa oh, sorte. Comece os jogos vorazes. Hoje sim, eu Karen, sim, é o Seizuki mesmo. Ele é, é o sei. sei, Seizuki, é o próprio. É. Matheus Moreira, Bibo, vem nessas áreas dos leses, afs, vai sangrar tipo o os pessoal olhos. tá falando aqui? Vem nessas áreas dos leses, afs, vai sangrar tipo os olhos, tá <risos> <só> <risos> É verdade, o bagulho é louco. O Denny tá solicitando Até uma que... ponte. É, Daniel, você precisa de duas: uma pra você e uma pro Kaká. Cadê o Kaká tá assistindo aí, né? Ele mesmo que falou do Daniel, ah, da ponte. Então é, é, você pega a sua, Kaká. Você pega logo a sua. Mas e aí, galera? Tá de boa? Vocês estão assistindo sem travar muito? Como é que estão? É porque eu tô transmitindo no YouTube exatamente Eita, porque vocês é. podem. Lodaran, você tá de castigo, Lodaran. Você vai ficar Por quê? Por que será, Lodaran? <risos> Porque oh, você boy, se destacou, tá... você jogou melhor ali, equilibrou Tá dentro Lu, tá de Lucas, véio. pegou do... <risos> qual, o Widowmaker Beleza, qual mapa escolheram? Nossa, não sei. Mas é aí galera, como foi a partida? Quer que com os comentários Foi aí. feia, cara, foi feia Foi, foi feia, feia, né velho? Morreu <risos> com o Widowmaker Foi lindo ver Lodaran tomar o um headshot do Widowmaker é, ah, Valeu o jogo <risos> Mas também, né, velho? o quê? Beleza, Aliás. os Lesos escolheram o Junker Tal, também conhecido Nossa. como Bastion Tal. Boa sorte pra todos e vamos começar logo, porque senão demora. Que ainda tem que. Mas tá tudo de boa aí, né, galera? A transmissão, não tá travando nem nada, né? Tá de boa aí, né? Eu, comenta, por favor. Eu, Eu trocou ela aqui aberta também, tá tranquilo. É, não há jogadores suficientes? O que é isso, rapaz? Vamos lá, quem é que vai Muito começar bom. a atacar? Oxe, agora os... que eu percebi que tu tá como narrador. Ele tá como narrador? Ele tá aqui participando. Quem tava tá como narrador era tá o verde. Né? Tá presente, né? Tá presente, Tá presente, eu tô calado, eu tô calado. Ele tá aí eu como. Ele, tá... ele é o nosso Ai, Ronaldinho. Ele é o nosso Ronaldinho. Daqui a pouco ele tá aí, filosofando aí. Falando... Oxe, o Lucas entrando e sair daqui. <risos> Olha, o Lucas tá querendo ganhar, cara. Ele tá jogando os melhores chás dele estão tentando ali, mas. Murasaki, o é. que, que você acha aí? Novamente. Ó, oh, dessa vez Night trazendo o Bastion. Ó, oh, Bastion Town. A receita básica do bolo. Pois quem não pega baixa aqui é doente mental. Que aqui é o mapa do baixo. Ou você pega o Widow, o Size Night, você pega o baixo e monta na carga e vai. E vai, só segue. Vamos ver é. como é que vai ser esse início desse é, baixão tal Eu Town. vou olhar a cara de alguém, deixa eu ver. Hum. Larga tal. Eu, olhar, o... eu vou olhar o baixo, eu vou olhar o Nine. Não, daqui a pouco eu vou, eu vou um virar. Um virar aí, eu vou virar um pro baixo, eu vou virar. A Graça sempre tá assistindo hein? o baixo fazendo merda, né? Então, exatamente, vamos ver o baixo. Como eles é têm a, que é que a simétria também, lá, impressão cara. minha, eles vão levar a simétria junto? Sim. Acho que não, eles vão é trocar. Que... O Acho Inonata, o Inonata, ele é um jogador muito bom, jogando de simetra. Inclusive, numa edição posterior que eu não consegui gravar, pois deu franho no vídeo, o Inonata jogou de simetra neste mapa e carregou até o final. Mesmo um ataque de simetra. Ah, ah. <risos> é, só Mas acredito que, que eles não vão brincar. Eles vão Sim. manter apenas um Defender, que será o nosso amigo ah, Bast, o Ni. Ah, e... e Nini vamos na vida do Mini! Nini tentando procurar espaço, dois shields segurando Sentou ele. Já metralhou, segurou o dedão em cima do Cia Box, Cia Box isolado, foi eliminado, se fudeu. Não teve jeito. Dois shields, o time está enrascado, pois o único escudo que eles tinham foi eliminado. Um gordo, tem um gordo ali que tem parar a carga, só que esse gordo tá dando um a outro, danada para esse básico. Rapaz, é impressão minha, botaram um Nossa senhora! Tá dando senhora. mais uso do que gasolina em posto, velho. Nossa, <risos> a bura, saca fiada nos seus comentários. Olha, não tem outra não, velho. Dificilmente eles vão para essa carga, não tem nem o que comentar. Se a Boga voltou para fight, mas... Olha isso. Nossa! Uhum. Adalto! Aquele uhum. Rux! Nem precisava o voltar, dele, o Nine falou. Todo. Nine só tá Já querendo pegar também. seu um. pote. <risos> O playoff de game, a explodiu ali atrás. Baixa o game, vamos lá. Se o ah. time. time do Nadi ganhar com o Plínio, é humilhação. <risos> Nossa, e esse de Rod veio de presente aí. Ó. Boa, Detalhe: o Plínio tá jogando com umas áreas. Nem comba, não tem nada a ver com as. Tipo, comba com o Rei ah, mas não comba por isso, tá ligado? Bota um amigo aí, Plínio, é melhor, porra Olha, Ei, dificilmente vou conseguir parar. Olha só trago, como esse é ah, já tá puxando. Ei, você, eu... você não tá como espectador, Loder? Não, eu tô como Se... jogador do meu time ainda. Ah, tá. Só de mecânico. É sério? Ah, do seu eu time. Meu time. Eu meu time. Então, para você, ah, você já que você tá aqui na sala, é, ah, eu nem eu vou olhar ver. o Nine aqui lutando. Eu vou deixar você, você livre. Eu quero vou deixar você hoje. livre. Mas... Olha, olha a Mercy, olha, olha o Nata matando a... <risos> Meu medo, Lorda por isso que eu não botei você lá, era que você começasse a cantar a vitória lá, né? Tipo, ah, tá aqui, ó, tô vendo aqui, ó, vai aí, pô. Ah, não, não ia falar nada. Já não. que você veio pra cá, tudo bem. Nossa, e matando a três! É, é gente, é deus, mas DPS, tá por fora. Caramba, Mercy God! Olha. E estuprou o Largataurum. Infelizmente, não tem outra vez Meu Deus aqui. do céu, velho. Tá dando pena, ó, o Nine, Nine não morreu, Não foi? Não, ainda não. Nair, não, não. Nair nem saiu da carga, ele tá ele Eu tô me divertindo aqui no aqui baixo. Eu tô agitando as coisas, eu nem vi ele saindo. Ele tá fazendo t-bag ali na, na carga, aqui, Pegaram a sabe Vai, Vamos três, lá, três, vamos três. ver se Eita. desta vez. Olha, prepara pra arrancar. Fora, foram, foram, que foram pra cima do baixo. Como fosse promoção de final de feira. Eles não vão deixar o processo assim. <risos> promoção tá... final de feira. O Renato foi morto. O tá demorando para morrer. Isso, o pessoal isso, não isso. entende, galera. Quando você leva um pick off, dois pick off, três, morre logo o resto, velho. Não tem essa de segurar, pô Não tem para quê. Você não Eu acho que a gente devia tirar. Acho que a gente tirar aí no Nato na próxima, próxima. Eu... É lá, Não foi dessa vez. Tá na verdade, carregando. na verdade, na verdade, o Nine, ele foi um, ele é um jogador ruim no meu ponto de vista, mas ele é bom no ponto de vista de vocês. Tipo, ele sabia, ele sabia já de fazer isso. O baixo. baixo é um personagem muito tiro da puta que poucos conseguem operar. É. E ele tá usando esse poder. Olha lá! Eita! E essa, e essa aí? Ele, viva aí? É viva! Black Slasher? Cadê sua mira, cara? Olha o como você fazendo merda. Eita, Bulburi! Buburi, existe um botão chamado. É W-A-S-D. O A, você bate pra esquerda, Buburi. O D, você vai pra direita. Olha, olha, olha, olha só a Zonata, cara. Nossa, nada, Fizeram, Fizeram um gangbang ali no baixo só, e mas... levaram eles. Os Lesos finalmente eles conseguiram, eles... conseguiram eles... parar essa merda. Olha se eita, que isso! Eita, que isso! Eita. Uou, ele deu uma ult em um fantasma? O que, 360, que foi que aconteceu com a Dalton? Daqui, Flick 360. Oh. Olha, não resiste, O soltou! lutou. tentando afastar todo mundo e olha. conseguiu. Olha, Novamente olha a carga do é do ali, time do mano. banco. O Lagatauro com a trancer Ah trocou pro soldado. Cara eu queria dar os créditos dessa rodada pra Inolata Ele matou três pessoas já de burst Olha que... Olha o Obocopo por baixo Obo Olha dificilmente para essa carga agora de Lagatauro oh, Parece que alguém abasteceu a carga e tá levando embora Eita Lagatauro A carga Lagatauro dá um pouco lá, de gasolina já. por favor A carga Lagatauro Acabou. E não deu certo, galera. Olha a O time dos mancos conseguiram parar momentaneamente. Quer dizer, os times dos Les conseguiram parar momentaneamente os mancos. Mas os Mancos parece que pegaram o rei durante, né? E seguiram. E no nata tá trazendo agora sua simeta. Ele resolveu agora apelar. Se eu liberasse pra mim, foi dragão? a câmera. Liberei. Valeu. Será que você tá aqui, você não tá na sua salinha? Não, não tô não, pô, eu saí, tu botar só um esporte. Eu deixei lá eu como espectador para você ficar aconselhando a galera, mas parece que nem precisa! Não pô, deixa ele jogar, Ó, O Largartauro vai copiar a receita do bolo. A questão vai ser se o suporte e o tanque deles vão lá Eu acho que eles vão fazer a mesma. eles vão ter a defesa também, ó. Será? Ah, Valeu Matheus, obrigado por ter ficado aí. Ah, tchau, tchau, Bibo, até a próxima, valeu aí, viu? brigadão, S2. S2. E aí? Boa noite. Aí, um pouco atrasado, né? Deveria ter essa outra partida, mas tudo bem. Temos 11 pessoas assistindo. Cadê o Vamos ver, vamos ver a câmera. Oh, Olha, galera, eu não oh, tô não. botando muito na cama do Bulburi hoje não, mas... Seja caso, tá mal. Mente, eu parece. acredito que ele vai ganhar o troféu hoje, porque ele tá apanhando o Plínio. O Plínio, ele tá jogando bem. Ele não é tão ruim, é como se ele fosse um bronze mal compreendido, tá? É tipo, joga ruim, joga. Mas é como se, tipo, ele tivesse... Eles só Nossa. não sabe o que pegar Ele tá jogando com, novamente com um o Reinhardt Com um a Aurissa e Talizária. Sim, Zeref, você sim. quer que eu convide pra assistir? Daqui a pouco o cara começou olhar. O começo sempre a graça, sempre a cereja do bolo o eu Tô vendo a câmera Vamos ver a câmera, de Na câmera. Eu Tô no Lagatauro Plínio, eu vou assistir Plínio porque eu quero saber quem é pior Bobborei ou Plínio? Olha Nossa. o posicionamento aqui Eu nunca tinha visto, sério, eu nunca tinha visto isso Ei, Nine 1, larga tal olha, zero. Olha o morre cara, o não... Nossa que olha, isso! Mano. Olha essa mira do Plinio, velho. É que tá bonitinho, pena que ele não consegue se concentrar. Cara, a cura tá muito boa velho. Eita, bate tá, batendo em todo mundo. Ah, não, o Plinio não é. joga tão ruim não, pô. Ele só não tem mira, pô. Mas pelo mesmo posicionamento ele sabe, a aura certa não, de ecoar. O Plinio joga, a se a não me engano, ele joga... de, jogar... de ele joga lá 15 de fps, 15 a 30 de fps Percebe-se, mas mira é a, sério? a tela dele é que a gente tava travando Adalton também joga, pô Adalton também joga, joga 3 a, tá a pessoa pô. joga com o com... PC da Xuxa, dá uma merda mesmo Burburi! Não, mas a Adalton já chegou tela... no diamante, pô Tem que de cura É, é, é. é. Adalton já chegou diamante Larga, larga, tá larga tá tá tá com a Tauro com sua Deus linda fara, tá fazendo Deus um abate Deus em cima Deus de abate só deixou a Mercy viva pra trazer de volta a Oriça. Infelizmente ele não terminou. Não pegou o alvo certo. O Burburi tá Finalmente uma do Bulburi. O bagulho tá muito louco porque o um baixo do Narin tá ultado e conterado pelo Burburi. E. Sim, sim. Finalmente foi um é, finalmente. <risos> foi uma coisa decente. É o B! Nossa, será que não ele eliminou o Terminando o life. Olha só o Burburi, gente. Burburi pegando fogo, mas... Olha, infelizmente Adalto. tudo indica que vai Adalto. morrer! Eita! Eita! Tá ma sendo martelado eita, pelo Odalto! Adalto. Odalto! Oh, oh, oh, oh. Errou esse flash, velho! É Olha, Burburi! Você, se você não morreu nessa, né, você não morre mais, velho! Meu irmão, Burburi! para de atirar no escudo! Vai pra trás desse <risos> escudo, filho da puta, Burburi! <risos> Meu Deus, Burburi! Olha o primo! Vai, X1! Quem perder agora... Eita, eita, eita, eita, o percebendo que iria perder o X1, já vazou. Não mas precisa. olha essa mira do Buboli, pelo amor de Deus. Da Daniel, Daniel. Daniel, Daniel lá tentando Nossa, ficar sim. vivo com sua última no gatilho. Ei, Não precisou sim. gastar, a largatória finalizou Caramba. junto com o Black Flash. O Plinio, é assim, Plinio, Plinio, Plinio é muito mito, velho. Nunca vi um áreas sobreviver tanto. A carga <risos> finalmente chegou. Ele devia ter essa animação. A carga finalmente chegou no ponto. Bota a voz da Leva, né? Falando da cara. Daniel com seu visual tato no um gatilho, junto com Black Slash com sua teiva e o Búbury com sua transcendência. E o Bulburi botando Vamos o arco. Vamos ver o que pode carro. acontecer. Olha, Black Slash posicionado tentando puxar as pessoas ali pelo cima. Não sou o assim. Vou ver a câmera ali de largar. Alex West, se der uma ult bem colocada ali Vai ferrar bonito E vamos lá, vamos ver se vai conseguir Mas infelizmente muito tiro Pegou, Plinio mal posicionado bem. Foi feito um Largatauro tá finalizando Quer dizer, sim, tentando sim. terminar o serviço Mas Mas Mas, se Largatauro juntar a ult Vai conseguir ah, fuzilar Nossa, ele virou errado. Ah, errado Nossa, ainda lá em cima do oh, Largatauro Nossa, essa tá muito DPS, Tá, ah, ele tá fazendo a diferença! Não é ele em DPS, ele tá perdendo! Black Slash em cima do. Opa! Encontrou aqui o se perdendo e pegou o live! Nossa, vai ter Ih! O que você tá fazendo, Inonata? Olha a sua carga, moleque! Tá sendo entregada, moleque! Ei! Ranassong aí, ó! Tirando o Oda Black, eu Black nunca Slash! Vi, eu nunca tinha vi vi vi visto o Daniel de DPS! Daniel de DPS ele não joga tão mal, mas também não é tão bom! Mas ele joga! Pô, é, um é é outro, o Bren chegou aqui no nosso chat, tá falando que o Bobori é um mito Tá jogando? Vamos ser sinceros, Bobori é revelação dessa partida Com certeza Ninguém esperava que ele fizesse alguma coisa e tá fazendo Nossa, que o penso foi uma Tchau Bobori, abraço pra tu Tchau Bobori Eita! Eita! Eita! Feito top, top Daniel dando picado Mas olha aí, saúde da diva Melhor, o Black Slash conseguiu finalmente encaixar uma ótima luz que fez um triple. Sei, tá procurando sua fara, tá um perdido. Nossa, Sei, não faz isso, não passa direto, Sei. Vai se matar, Sei. Não sabe. Devia saber, teu não é Sei, porra. Vamos lá, vamos ficar de olho um pouquinho no suporte. Sei tá meio apagado. Sei, tá quase... Ah, já acabou de ultar, não foi? Sei. Ah, pra comprar Zeniara. E no Nata tá querendo conterar. Vamos olhar. Olha Opa. que linda Assistindo. útil, velho. Vargatauro. Burro... Olha que coisa maravilhosa. Pena Boa. que o Burburi, leso da porra, não ultou na hora certa pra deixar ele vivo. Isso aí Conseguiram pegar foi um bom. Mas entregaram. Ai. Olha que coisa linda, velho. Que partida. Que final emocionante. Essa partida tá equilibrada. Parece que os Lesos. Estão acordando Eles estão vendo que porra a gente pode, cara <risos> É louco o bagulho Mas voltar a vida aí, velho Virou, um do, a um. time do Buburi acha que são os caminhoneiros em greve Só entrego essa sabe... carga daqui a uma semana <risos> Murasaki, sabe o que eu tô achando que aconteceu? Eles olharam assim Galera, tem um bronze do outro lado, porra! Bate no bronze, Mas e fica assim acontecendo. E o Prinium morreu tanto, velho. O mal ficou vivo, velho. Eita, o Zerf, bora, o Zerf. Vou te chamar pro, pro Spectator. Entra aqui, entra aqui. Tem duas divas god aqui. Só divas. Eita, e aí? É bom que tem duas divas agora aí, dá pra ficar. Quem filha merda de diva e, e você ser tingada até dia chega. Um, Mas o Black Slash. Hoje é de manhã, eu. Eu. Eu. De eu estou lutando pelos meus instintos de convencido, tá ligado? Aí de manhã tava assim, KK tirando onda com o Bora. Oh, oh, oh, vamos tirar X1 pra ver quem é a melhor diva. Quase eu chegava assim. Quem disse que vocês estão entre as melhores divas daqui, velho? Ah, esse não, mas eu vou reconhecer, eu vou reconhecer. Lodoran ganhou pra mim. Por Porque é ele carregou o burburi. É verdade, você não carrega o burburi. Não carregou o burburi. Eu não carrego o burburi. Black Slash tá sendo burburi. revelação da partida junto com o Burburi. Com aquela última ult, a ótima ult. Simplesmente eles estão conseguindo fazer os pick e a coisa tá andando, mas exatamente por conta que eles não se agrupam. Quando eles morrem, eles Olha. parecem formigas, eles vão se embora, querem saber. Oh, oh, oh, Nossa, quer. sem e tá tentando sobreviver, deu um shield. Muito bem colocado, Adaldo deu um charme voltando a sua base, velho. Olha isso, Black Slash fazendo um ótimo poket em cima do seu Reinhardt. Ele tá trabalhando muito bem. Finalmente, Largataro, Não lembra o que acontecendo? Largataro tá trabalhando, na trabalhando na com o time, não tá arrumando. Nossa! Olha isso! Nossa, Largatauro tá Lagatauro muito forte. Que é ele quer de ganhar, Largataro viu assim, eu tá vou ganhar, ganhar. ganhar. Ele ele é isso aqui. Um Largataro tá putaço! Ele quer o respeito de você. Ele tá jogando... Galera! É incrível! Ele tá jogando junto! Geralmente o toca o foto e tá lá na frente! Olha ele jogando junto com o time! Olha ele jogando junto com o O que é isso? O que é isso? Você foi falar, Dragoa? Você, foi Nine, fazendo uma merda dessa! Como é que você não escutou uma porcaria de uma falha no seu rabo? <risos> o que foi isso? Nine você levou tá dois de foguetão certeiro no, um no um berço! Black Slash recuperando isso, seu isso. Mecha, depois de, chegou de volta ao jogo. Se a borra eu acabou de lutar, perdeu a ult. Então. E. Nossa! Black Slash é. matou exatamente a Down que conseguia assim. seguir. Eita, uma ult aí, olha que coisa linda a Black Slash. Eu tô vendo o um Black Slash. Manda! Só manda Black Slash! Manda Black Slash! Manda essa ult! Vai fazer um quadra! Ah, você tá segurando demais, meu amigo! Tá, você tá vai perda, segurar seu tá Rei O Rei não vai, vai voltar! Ele quer combar com a ult da que com da das áreas? Noo, nossa, nossa, nossa. Lagatauro! Puta que pariu! Nossa, Lagatauro! Por lezo! Tão, tão. Tão, que que tão reivindicação velho. agora, com melhorias nas estradas. Pô, tá o Lagatauro. Lagatauro agora... na survina com aquela puta Sim. carregada, tá sendo <risos> solada por uma mini-viva e completou o like do Lagatauro. Caramba, velho, os caras estão fazendo dois de descanso, estão fazendo uma Olha o bagulho, tá louco. O só sabe jogar de zara. Não tá tocando, cara. Dois, cinco por cento pra pegar uma outro, mas será que o Mobocombo será o suficiente pra parar a galera? Tenho certeza que não. Eu acho que não. Não tem Olha, estou na mira. Quem foi que ultou foi o Nini. Nossa. O Guri salvou a... o Lopes. também. Daniel oh, tor, pegou nice, high ground nice. e finalmente ele pegou um high ground. Parece que a Burpo jogando bem junto com o Ragataro motivou o Daniel a não fazer merda. Tempo extra, mas Deveu essa carga um andou sim. dois pontos. Você tem que entender que essa carga já andou dois pontos. Perder agora. Simplesmente significa que eles vão perder. Foi muito longe já. Daniel tá parecendo a três. Nossa, Daniel, que mira é essa, Daniel? Ajeita essa mira. Ele tá não, perdendo o time, não foi no nada. A ah, nossa, que briga feia, pelo amor de Deus. Velho. A carga você. tá andando incrivelmente. Sei, tá se posicionando muito bem. Mesmo o Agatar sendo eliminado, tá conseguindo manter-se vivo na carga e dando um suporte decente pra galera. Eita, a outra bugou, a, a Dalton não pegou ninguém. Vamos ver aqui como é que tá o Black Slash. Black Slash voltou pra fight, peguei. tá tentando. Ah, nossa, Black Slash, mata a Black Slash, mata a Black Slash. Você precisa matar exatamente aquele carinha ali que tava curando, não Opa. o tanque. Olha viu, só pra olha, olha que jogada, será C. que vai sair um C9 aí? C9, C9, C9? Não, C9 não. não. não. Precisa de cura. Eu de cura. Nossa. Nossa Senhora. Nossa senhora, isso aí. É... Infelizmente, não deu isso. Parabéns! Deus. Mano, não, atropelados. Não, agora dou os créditos, agora pro puxei no final, viu? Sei, brilhou. Sei, Sei, brilhou. Eu acho que ele foi o foco Para manter assim, tipo, o time ganhando Porque ele não morreu Ele tava levando Ele tava levando a carga e deixando o pessoal vivo Ele e o Larga Tauro o Larga -tauro fazendo um Larga -tauro, acho que brilhou também por culpa do Save O save tava bem foi. posicionado E agora no final o Save, todo mundo morreu Ele foi ali atrás da carga, foi curando o pessoal Que tava vivo ainda, deu tempo do resto do pessoal chegar E restou o Buri ainda no final Que foi o diferencial, para eles conseguirem levar a carga até o final Sim, verdade. verdade, Comentaram E o Burburi a... parece que, como ele deixou de ser um peso morto, Larga Tal sentiu mais livre para ficar mais, mais livre trabalhando. Agora, tipo, era só o Burburi lutar na hora certa. Quando alguma coisa ultasse do outro lado, ele lutava para conterar. Os e pronto, acabou. Não precisa ser um gênio. O um mostrando que, mesmo sendo um você não, não sendo um mira, ele ainda não é um coitado um que possa se jogar fora que você se irrita, ele vai é mesmo? Alguém sentiu a, a ah. carapuça e quer dizer, alguém bichou a carapuça aí. Não é porque ele não é um lixo ou que. Aí ó, o time do Gobri acha que somos os caminhoneiros que vem. só entrega essa carga daqui uma semana. Sim. <risos> Sim. Nunca Tem vi ó, jogar não assim, foi verdade, é cara. Nem eu. Nem eu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Daniel, o seu Reaper, tá tentando fazer uma flanqueadazinha, mas ele tá mal posicionado. Isso aí é posição deve ser de acidente de Reaper, de... de... de... de... Vamos ver o que não. tu pode fazer aí, cara. Você ser o o cara tá bem não tem hit scan. Olha Nani trazer novamente o seu belo baixo, que não é tão bom, mas também não é tão ruim. Ele. Não, briga de papo. Ele tá tentando matar um Reaper no corpo a foco. Não faz isso não, cara. Eita, eu sei tá perdido. Nossa, sem passou Quer dizer, passou não, nada passou ali direto. Oh, Dênio, você, cara, você tem que ser mais perto. Uma shotgun isso aí, pô. Isso aí não é uma bazuca não, cara. Largatauro trazendo uma para na defesa. Será que tá certo isso? Cara, não tá é, certo. Ninguém, ninguém ah, tá com tá pau. Ó, ele tá farmando o oh, tá outro. Na hora que ele lutar aí, ó, já era os caras. Mas nem precisou. Nem precisou. Ele tá tomando distância do baixo, titano. Ele vai ser eliminado. Ele precisa descer. Ou, oh, tchau, Largatauro. Será que vai conseguir? Ele ressuscitou, mas tem um baixo logo. atrás Vamos ver. Mas olha o like do Lagatau que já foi. Lagatar 1. Noo! Infelizmente foi o Nani desmato. tava perto O Nani olhou assim. É tu mesmo o que eu quero tudo É tu que eu quero levar pra casa? Ei, olha, o Dani com peito de aço. Morre logo, agrupa logo, vocês estão demorando, vocês não vão começar esse aqui fight, não. o a Bob ainda está vivo lá, mas se matou logo de uma vez. Ah, Ei, Black Slash tocando um x1 com uma. Eita, ele voltar. Será? Será? Não! Pegou o Timeless que não conseguiu, não tinha seu shift para dar uma escapadinha. Black Slash está sendo o principal counter desse bate, já que não existe um hit no lado aí. É. Ver se é Black Black é o é fazer olha, coisa. É, o fight tá bravo, mas Black Slash tá tentando, velho. Nossa, a Azar não deu no Ripper. Eita, Eita que o Narcan agora. agora. Uta, Daniel, Uta, Daniel, Uta, Daniel! Nossa! Falta só dois, só dois, só dois. Três agora, quer dizer, Oi, o, o entendeu? Nossa, Daniel não matou ninguém, mas ele deu a outra, hein? Que carregou lá todo over. mundo, assim Derreteu o de tanque. Ele deu acabou um... No da. Da ele desceu o laje da galera Que olhou assim, ó oh, que que Perdeu ele é. Ele acabou espalhando a galera E a galera se zoneou Larga a tal corpo Tirou sua fara, uma... Tá com lá seu é... baixo Quer dizer, ô, tá oh, sua Tracer, 30 desculpa 30 a Tracer, Ele vai tentar farmar outro pra ultar no baixo Com certeza um A Tracer, olha Uma sombra Uma sombra A Dalton tá de sombra Ele vai hackear a North A Tracer a Arraca a viva, arraca a viva, precisa farmar e jogar. Errou! Ah. Vai, que vai! Eu em cima da moto, É agora, é agora, é agora, só matar. Ah. Uh, já era! Eita, é. É. eita! Empurrado ah. o ah. e agora? Ah. Acabou! Tinha tudo certo, uma sombra aí mal posicionada aí. Vitória dos Lesos! Boa, Flynn! Flynn pesou fodido agora! Flyn pesou fodido! Não teve outro não teve outro Acabou. Tá Mas nesse finalzinho agora, o Danny fez um pouco Chucada de pé. Olha o Nine voando. Olha nice. o <risos> Nine. Nine. Aquele quê? Galera, sim. eu queria. Eu queria, ah, dar ah, eu queria dar destaque a ult do, do Nine na cara do Larga Tau. Foi, foi, <risos> foi linda, foi linda. Foi linda, foi <risos> linda. Oh, oh, o aqui tá Beleza, tá tarde, vitória, que parece que o Plínio fez o time perder e o Lodarão vai ter que voltar pra lá Eita nois Volta lá que eu vou tirar o plênio. Oh, eu tenho uma declaração, eu jogo com C há 15 anos, nunca vi ele jogar assim que nem jogou hoje Pô, Brilhando, <risos> brilhando Vou espancar ele depois Tchau pra no vocês No caso, tchau pra tu, Lodarão vai voltar pra lá, vou deixar tchau ele se ajeitar voltar. Beleza, terceiro mapa. Vamos escolher por eles? Vamos, Murasakizinha. Bora. Ei, deixa, deixa Vamos ajudar, botar deixa ajudar, ilhos? Deixa ilhos. Você quer, quer ajudar, cacadiga? Diga, não, o ilho já é, chega. Que... Chega de ilhos. Um mapa que possa comer meu... o... Não, tipo não vamos, vamos, vamos, Eu tô tá. sentindo que Ilios vai ter Lúcio hoje. Eu tô sentindo que vai ter é, então eu, eu acho que o Daniel, vai... tipo, Daniel vai olhar assim. Já que eu sou forçado a jogar com essa porra desse, desse suporte, nem ne, ne, meu Lúcio, eu acho que vai ser isso. Aí. <risos> bota Ilios só pra causar discórdia. Pronto Eita, <risos> o broche do C caiu. Eita, O do caiu. Esperaremos. Mas que partida feia e linda ao mesmo tempo, velho. Foi, foi acontece foi. Foi jogada, E o legal mas... é que a transmissão tá perfeita, né? Vocês... Vai estar tá gravado, vocês podem compartilhar com seus amiguinhos e re... é, ver depois no replay. Eu estou gravando essa, essa transmissão... Come já, ao vivo! Oh. <risos> <risos> Bovorê, nós somos foi. cavalheiros aqui, Bovorê. Por que você fala palavrões de palavras finas e baixa escalão? Temos uma dama aqui. Eu vim só comunicar que eu vou fazer xixi. Pronto. Mas o capitão tava aqui, você pensei Bobre, o capitão tá aqui. Você mija sentado? Depende. Depende da, do estado. Só se estiver <risos> defecando, cara, não é? Você tá voltando. Não, é porque de vez em quando você quer mijar, aí tá querendo joga um clash Royale. Boboré, uma velho. coisa milagrosa aconteceu nessa noite. Pela primeira vez eu achei que você jogou 10 sentimento, velho. Jogou o Zeny o Zeny, o Zeny, o Zeny salvou ali, não foi não? O Zeny salvou na hora que o Nine ultou, no primeiro ponto. É. Mas o destaque maior foi pro Sei, o Largatauro, que saíram, e o Black Slash, que fez ótimos pick-offs ali. O Sei jogou bem. O Sei jogou, jogou, jogou bem, viu? Pim, dá vontade de bater nele, né? Ele, não, ele não, não, não, não, não pistolou não, foi? Não, pô, ele ah, carregou o final, pô. só com a gente, né, então, que ele faz isso. É, pô, só com a gente. Posso me manifestar sobre o Sei? É, Pode. <risos> tá fudindo o Senhor. hoje. Falou, falou mestre. Nada. <risos> <risos> Fala Mamão eu Mais eu Oi. jogo com ele. Liga, deu raiva, né? Porra. Com a gente ele faz aquele pistola deixa a gente morrer. Ele, ele deixa a gente morrer. Ele não <risos> Ele ele ele quer. Ele não quer mais jogar de, de healer e deixa a gente morrer. Então, é. Então mesmo. Ser... Eu tenho eu tenho provas. Eu tenho provas contra ele. A gente correndo ele pistolando de, de Mercy. Uhum. Mamão, o que é que você acha? Na se eu segurar... entrar se eu entrar jogar de Fara eu não sei que você não, insistiu agora. naquela desgraça de Zário o tempo todo. Eu também. Beleza, galera. Voltem, por favor. Estoladas Temos que finalizar esse grande evento que está sendo. A Liga Cotopa, edição o 2. Burburi. Ah, a Burburi não voltou? Não. Ainda não, né? Burburi? Oi, tem alguém é, mandando o PM? É. Desta é. vez, Lodarão voltou para o time dos Mancos. Hum. Vai volta. equilibrar. Eu acredito que com a entrada do Plínio fez os Lesos descobrir o potencial adormecido deles, é. né? E agora a <risos> tá vendo como o Tio Dragoa consegue equilibrar de maneira legal as partidas? Tio Dragoa é mestre nisso <risos> De tanto toco que eu joguei junto, que treinei, que pega o dom né, você pega... Uma tal de SGH aí né Uma tal de SGH aí né é, Dragoa, eu tô perguntando no chat quando é que você de streamar Desculpa, deixa eu acompanhar o chat Olha, ah, eu... Quando é, que a gente cost... quando é que a gente costuma streamar? Ou... Eu, infelizmente, não estou streamando com tanta frequência, exatamente porque eu não tenho meu material decente ainda, né, tipo, tá chegando ainda, minha câmera vai ser uma muito melhor do que essa aqui, inclusive headset, é. que eu tô cansado essa de ficar usando esse microfone. É aquela prozinha. E eu vou levando aos trancos e barrancos do jeito que dá é, quando o Buburi resolve me ajudar, porque é muito trabalho, você não tem noção quanto trabalhoso é juntar tanto jogador e ficar ajeitando, tipo pra mim é até mais fácil fazer uma transmissão, tipo se o cara quiser de madrugada eu acordo sei já o que fazer, eu só preciso de uma horinha pra ajeitar tudo, mas eu preciso de gente ajudando, se o Boburi e a galera aí começar a me ajudar, a gente pode fazer sempre numa uma quinta-feira à noite, que hoje foi especial, né? Como tá o um pessoal meio paralisado por conta dos caminhoneiros, né? Aí é começar o tá espaço, tipo, para tá todo mundo em casa, cara pra caralho, não tem nem... Né? Deixa eu perguntar a galera aqui. Acho que toda quinta ou sexta-feira seria dia bom, né? Quando você conseguir organizar Olha, coisa, é, se for pra botar, eu acho que sexta-feira sempre tá legal. Porque todo mundo tá em casa sexta-feira, né? Porque tá guardando tá dinheirinho pra, pro sábado, né? É, e é super. doido de ir pra balada, gastar o dinheirinho, porque o sábado é melhor, porque pode chegar bêbado de manhã, né? E dormir. É isso também. Porque geralmente o pessoal ah. trabalha no sábado de manhã, né? O Pixielo é, é também queria saber se a gente. Como é que vai funcionar a frequência da Liga Cotoco, né? Olha, eu acredito que se por acaso a gente começar a encontrar mais jogadores, a Liga Cotoco pode virar finalmente a, o aquecimento da LNO, né? Tipo, é, a gente é. pelo menos sempre arranja 12 jogadores, tá ligado? Aos é, trocos de barranco sempre arranja. Tipo, é difícil arranjar time, tá? porque os times, geralmente, do no Nordeste aqui, ninguém tá mais querendo nada, né? Tipo, ah, deixa, o no Nordeste tem futuro, mas não houve, eu acho. Mas se a gente fizesse trios, batalhasse em trios, seria interessante do mesmo jeito. Tipo, ainda eu opto de, nessa opção de Deathmatch, tá ligado? A sim, gente sim. fazia uns 3 contra 3 ah. tá ligado? Tipo, como foi no início. Você lembra como é que foi lá no no, eu lembro. no princípio da, do, do, do Saga Arena? Tipo, era 3 contra 3 né? Tipo, eu eu é. o vivo torneio foi era 3 contra 3 muito bom. Era muito bom. Tipo, é engraçado, ia ser divertido do mesmo jeito, tá ligado? Porque, tipo, é a única forma de dar vários times, senão fica assim, você precisa cabaré misturando. E outra coisa, eu levei o meu primeiro ban... É, eu me lembro. A gente tava lá, todo mundo de boa. Vamos lá, vamos jogar, Kaká. É, são jogadores novatos, viu? não fala nada não. não. Kkká solta depois, no final de tanta surra que levaram, eles só assim. Depois, depois tem, tem mais, surra. mais surra. Meu Deus. É. Ah, assim, era brincadeira brincadeira Cacá, não faz puta que pariu. Cacá, me arrastou junto, você me arrastou junto na sala, Eu tentei velho. pedir desculpa antes que ele interpretasse errado, tá ligado? Mas não deu certo, é. eles olharam assim. Toma um banho pra ficar ligado. Toma um banho pra tu ficar ligado aí. <risos> é, Cacá, boa, o boa, primeiro boa, banho legal. da LNO, velho. Foi o primeiro, velho. Ô, Drago. Oi. É, eu não tô conseguindo localizar os últimos, as últimas partidas no canal do YouTube. Depois vê aí. Liga Cotoco? Bota Liga Cotoco é, Dragões Play, tá ligado? Quem encontra? É porque é complicado, ah, tá, sempre tem as hashtags dos canais mais, né? Maiores aí eles. É, que eu fui olhar dentro do teu. Liga Cotoco. Liga Cotoco, não achou? Cotoco. Segunda Cotoco. Edição. Segunda edição tá achando a live, né? E o é, Buburi tá já? Velho. Cadê o Buburi? Buburi? Puta que, bu... que pariu. Buburi, cadê tu, miserável? Ele já tá, pô. Ele já tá aí? Tá, ué. Olha é ele ali. Na... Nos não, les. mas ele voltou já, porque ele tinha saído. Ah, tá. Beleza, voltem pra lá que for jogar. Gol, Boa jogo. sorte tem pra gol. todos. Tem gol dos dois. Buburi é um cafajeste, não. não nos avisou. Fala play. Fala da play. Última partida, que vence o melhor. Que comecem os Jogos Vorazes. Eita... Quem é que tá... Será que a gente pode Todos que isso? estão no espectador aqui nessa sala, eles estão aqui, né? Não estão na sala dos outros, não, né? A eu não... tô aqui. Eu tô off do Overwatch, eu tô acompanhando a live. Vou botar aqui, De boa, Beleza. daragado. Vamos lá, Murasaki, o que podemos falar desta disputa agora? Será que o não vai fazer diferença? Eu acho que vai é. rolar um famoso, viu? Não, acho que vai rolar um famoso. Acho que vai rolar. No o Nine, Nine, Nine tá em E o Nine tá ali eu insistindo ali. É? Eu sei, o Sei tá vindo de Moira. Olha. Ah, Deus, meu Deus olha. do céu, Agora Plínio, amor. Agora ainda é verdadeira. Vai ver a verdadeira face do Sei. <risos> ele é o Sei, ela né, que só nasceu pra apanhar. É, não, é ele novamente. é o. Não, ele é o. Suporte do DPS, tá por fora. É. Da beleza e galera, façam suas respostas, quem é que tá vencendo aí, quem tá levando o troféu? Cotoco. tá difícil, Buburi, tá revelação é da última partida, Plínio talvez, Plínio começou bem, mas infelizmente não mudou, mas depois deu ruim, depois deu eu não, eu ruim isso aí. É exatamente, eu Plínio acho que tá, tá cortado. pra mim é Plínio, Plínio tá encabeçando, mas tô jogando demais. voltem, ah, voltem, voltem no chat, vocês são os deuses aqui. Vamos acompanhar o Inonata que tá meio desaparecido, vamos ver o que, que ele faz com sua briguita oh, Vamos ver se ele dá um follow up agora, senta em seu Odalto ah, Dom um fish do Lodaran pegando direita, tentando lá, Dois, tá? dois foguetões yeah, direto yeah. do Largatauro, o Largatauro está mantendo distância Incrivelmente o Largatauro fez a melhor composição para conterar essa Death Ball do time dos Lesos Quer dizer, dos Mancos Black Flash já a né, barreira cara. vai acabar minha filha, eu quero ver o que você vai fazer essa para. Olha a Oriça, bem posicionada, Olha, o Renato vai ter que ir na, em cima daquela amiga ali. O Lordaran não tá conseguindo espaço, Loldaran. tá sempre voltando, não tem espaço, Isso. pois o Lordaran não deixa. Finalmente o finalizou. Olha, o oh. não não é manco não. Olha, o... Pobre sei. O <risos> Pobre dele, Incrível mesmo, o a briga o de bar virou pro lado dos mancos. Os times dos lesos estão tentando reagrupar. Péssimas combinações. O com Diva não combina. Não sei o que vai sair daí. eles deviam é. trazer um, um Road Opa, muito oh, Eu oh, sei, eu sei, sei! Foi... Ah, eu vou ver, eu sei! Larga -tauro, flanqueou o Nari! Ih, eu acho que essa. Os <risos> lesmos ganhar essa! Onde. <risos> Mas estão demorando demais para finalizar os tanques! Os mancos ainda estão conseguindo forças para lutar! Larga -tauro, não sei o que foi fazer num ponto! Ficou frente a frente com os tanques e foi eliminado! Daniel tá demorando um pra HF. farmar É, Pode Exatamente, tá sei, demorando pra é farmar isso sei. Olha o CNPS Olha, eu pensava que os Lessons iriam se encontrar e iriam eu... Eu ganhar essa né? Daniel farmou a ult no final de um upfight Perdida Tem dois carinhas na frente lá que estão meio perdidos, que é o Lúcio E o Largatal que agora morreu Oh, Dan, hey, o que tu tá, tá fazendo? Uma teamfight oh, perdida, tu tá lutando uma teamfight perdida, Danny. Volta pra tua base, ajuda teu time, Danny. Ele vai atacando. O Danny não vai o foi atacando. O Black Slash não Ele conseguiu. Desde ter tempo esse assim, Slash do Ringgraft. Danny pôs com o Ringgraft agora. Pelo menos, né? Que essa ah, place dele tá caqueta. Nossa senhora, o Black Slash tá puxando na base. Nossa... Adalto foi atrás, foi cobrar, que ninguém vai que puxar para o ponto que assim. Nossa, nossa, que... Larga Tauro, com um, dois no um gatilho, foi! Solado! Lado tá é. Solado! <risos> Interessante que nesse, nesse mapa também tá não rolou o ídol, né? Normalmente, também mesmo quando Normalmente rola. É. Olha, o que aconteceu agora foi porque faltou foco, o time não começou a trabalhar direito. Eles mas, fizeram com os pick-offs, mas Chegaram não mais... conseguiram eliminar os tanques a tempo que os pick que eles fizeram voltassem da base. Ou seja, mataram, mataram. Mas os caras simplesmente morreram e voltaram. Oi? Chegamos na arena agora. Chegamos na arena. Parado. E... Chegamos na arena. Ver, eu acredito. Olha, Buburi e o Downcost vão simplesmente se ser quatro? fundamentais Isso. aqui. Eu eu se aborde com Sorizo. Olha, eu logo muito dar o posto. Eu acho que ele vai dar um gol de um. Black <risos> Slash finalmente <risos> trazendo Broadrog. Um finalmente. Finalmente, ele usou a cabeça. Por isso, galera, trabalha só com Rodrog, velho. Não pega outra coisa não, galera. É vacilo, pô. E aí, tá acontecendo. Olha nessa oh. briga, nessa trocação de tiro da alto vai tomar a pior. Véio. Olha, ele percebeu, já saiu da lei. <risos> <risos> Nossa, tá um corte, tá lá. Ainda é. bem que foi o Lúcio. Tô pegando é o objetivo. É. Tem que eu Olha, <risos> mas, o anime <risos> tá com pouco life, reagrupou, encheu life. <risos> mas, infelizmente, a distância que ele tá tirando não tá dando um dano consistente. Nossa, descarregou o tabozão. Quer nem saber. Veio foi pro inferno, voltou pra casa dele. O Buburi bupado. O Buburi foi pra Samara. Buburi bupado. <risos> Mais um dia normal na vida peraí, do aí, vou, vou lá gritar, Samara. Peraí, rapaziada. Parece que eu pensei <risos> que o Red vinha finalmente ganhar uma mas... mais. Deixa eu ver se a cidade de pobre dura bem. pouco. Isso foi falta de O mal, Uri, mal, que não. tu tá fazendo, cara? Tu tá sozinho aí, meu Ele voltou, reagrupou pro seu time. Nine. Não tá fazendo um ótimo trabalho de McCree, mas também não tá fazendo muito tá pior. Logo agora não, não. Lá, não. Tudo, velho. Nossa, o é. ladrão arrastou a backline dos caras. não foi parado por ninguém infelizmente a ouriça tá tendo este problema em, em... conterar um genji se tá tendo problema com o genji galera você tem que fazer composição em cima de um genji se tá falando com o nine faz a composição de deathball se tão, tão com a ouriça para conterar o nine estão fazendo errado, bota uma diva com um Winston, porra! Ah, nossa, só o Lodaro fazendo Desculpa. a festa a backline e ninguém para. Largatauro, não tá conseguindo encaixar nada, velho. Será que o Nainai é conseguiu matar o Largatauro? Olha, chamar, a Aurícia tá ajudou o Largatauro a pegar um voo. Quer dizer, a Aurícia não, a briguita. Ele está mirando na briguita, Larga Tauro! já tá usa de novo. Não! Meu Deus, Lagatau, agrupa, cara, tu tá fazendo o que aí? Meu Deus, hein? É hora de acertar tá as pontas! Mine flash, finalizando o meio, sei! Vai. Olha. Lagatado, não sei se você percebeu, mas que uma fada Mercy morreu. Volta cara! E não deu outra, galera. 15 segundos! 15 segundos! Quer dizer, 15%! 15% pra tudo acabar. Infelizmente. Olha, o cara tá bugando uma risada do, do Reinhardt. Tá <risos> flash, flash, desesperado. Dane, lutou, mas... Um ah. e acabou. A... GG, a... Voltem Gê. pra cá, vamos conversar. Não deu outra. Os mancos jogada atropelaram jogada os Lesos Vamos ver essa jogada. Ah, isso aí foi um que? Certeza. É foi um quê, Foi é um quezão. É um é hora de acertar as ah, coisas Ai que que feio ainda Com o Cucuriculo? eita, o... eita -se. eu não Sei! Trollaram, viu sei. Feio? Na hora que você eu Feio, você oh, foi... o Cucuriculo aí? ó. Bururinho que foi É o único Valeu não, valeu não é, isso não Valeu não Mas é. se tem uma coisa que eu aprendi Ó, oh, bichava de novo lá que eu caí se... Poxa, caí caiu? Aí, sem querer... Mas já acabou. Caramba, velho. Caramba, eu, eu ia matar o buburi e ia voltar com aqui do buburi, velho. Mas não deu tempo de matar o luciano. Beleza, galera. Votação final. Quem leva o troféu cutuco, Quem foi o pior dos piores aqui hoje? Eita, porra! Okay, Volte no chat. Eu, fui eu, fui eu. Cara, tá difícil porque é difícil. os Cotuco até jogaram bem hoje. Olha, é eu, vou, eu vou. Eu tô quase achando que é o Plínio. <risos> oh, tá não, fui eu, fui eu. Ah, o Bobury até que fez a diferença pô, ali, pô, mas quando bochou aquele pô, Lúcio, pô, que ridículo, pô, velho, pô, que Lúcio. O lúcio, lúcio do Bulburi, o Lúcio ah, do Bobury O Bobury jogou o melhor desenhado, de o Bobury jogou o melhor desenhado. Foi, desenhado. Olha, parece jogador. que o pessoal não quer voltar hoje não, o pessoal hoje tá comigo com fome. Não. Eu voto em mim. Foi que faltou a gasolina. Faltou gasolina pra voltar, pô. Eu Eu voto em mim. Eu acho que foi o Pliny mesmo, porque ele podia ter trocado as áreas ali... E ele e... não trocou, ficou so, até o, so, o final. O Pliny podia ter lutado umas 5 vezes e... Isso é so, so, verdade, verdade, verdade. verdade. Então, temos um então, temos um vencedor. Temos um vencedor. Pela primeira vez na vida eu ganhei. <risos> aí, pô, alguma coisa, é aí, eu acho que o Lodaran foi cagou. E já. aí, Boburi, o, o largataro tiltou muito do outro lado ou ele jogou bem? Não, o Lagatauro tava calado, na verdade. Tá é, ele é, tava... é tô, tá ele pô. Se ele, ele ficou calado, ele tá aí ainda, ele tá aqui, tá ouvindo a gente? Tô assim, tá, tá, tá ouvindo, ele tá ouvindo, ele tá ouvindo ah, tá. Lagataro, <risos> é, me fale o que você acha do seu rolou. time Seja sincero Seja sincero Sério. Faltou diversão, ele tá dizendo Faltou, Faltou diversão <risos> Boy, boy Se, se, se, se Lucas calou, tá é porque ele tinha tá o topo É não, é o seguinte, a galera tava percebeu que o, a FAMESI rolava lá, entendeu? Que vocês não terá nem a pau, que só tinha DPS, só tinha Redisanteira eu, eu, vou, eu vou falar Mas a galera resolveu fazer um porra de FAMESI Olha, galera para ficar uma coisa justa hoje, vamos fazer uma coisa especial. Vamos fazer um, um X1. Burburi versus Plínio. Eita. Ué, todos vocês que estão na sala, por favor, eu vou tirar. Aí eu vou perder. Acompanhem pela live stream, porque não vai ter Ai, tanta já. gente Bom, no mundo. Eu... É é Bota os dois de Obrigado todos que participaram. Vejo vocês até a próxima edição, mas hoje vamos decidir quem vai ser o pior. Por favor, acompanhe assistindo eu na live. Eu acho que esse é o ganho, hein? Esse é o ganho pra ser pior. Voto pior é, ou o melhor. Era era ser, não, é mais misterioso, hein? É o misterioso. Vai ser herói misterioso. Vai ser um susto E vai ser aqui exatamente em Rios pra ficar mais rápido possível. Ah, você né? me bota Sabe. no Me bota no... Galera, bota galera bota que no... vai assistir, não. galera que vai assistir, sai do, do chat de gente, por favor. <risos> Sim. Me bo... Ei, Dragoa, Dragoa, me bota no... Como espectador, que eu não ah, vou conseguir tem assistir um mapa live, é novo. Né? Vou botar no mapa novo. Ah, eu Ah, bota lá né? o. O um um mapa pequeno, brother. Pode um mapa grande. Dragou, dragou. Me, dragou. Chama me chama aí, me chama aí. O do Aí, aí. Do é aqui. eu tenho que sair daqui, Atu. né? Do... Atu. Atu. Atu. Raya? Não, não, não. É outro, é outro. Esqueci o nome. Petra? Não. Petra é muito grande. Petra é muito grande. Vai em pequeno mesmo. Bota! É, é então, com Não, Floresta Negra, pronto. Floresta Negra que também pronto, é pequena. Pronto, pronto, é me chama como pro... Pro espectador que senão vai lagar aqui. Bora lá, Borbulho. É, é é é Nós na feita, moleque. Aí. Bora, Plínio. Beleza, obrigado Bora. pra quem assistiu até aqui. Hoje, só agora nesse combate aqui, nesse jogo pra ficar bem justo, vamos só decidir quem foi o pior jogador de hoje. Quem vencer, ganha, tá ligado? Quem vencer, Eu brincando, quem perder vai ganhar. Ou seja, se Borbulho ganhar do Plínio, eu e sou o pior. O perigo ganha. Se o perigo ganhar. Ganha, mas... É claro. Eu... Quem, perder, quem ganha. perder ganha. Quem perder ganha. Quem perder ganha. Isso é. Quem é. perder ganha. Nossa, <risos> Vamos ver. sair Quem aqui, perder então. será o pior jogador da noite. Boa sorte aos dois jogadores. Vai ser um x1 modo misterioso ou seja, nem eles sabem o que eles vão pegar. Uhum. Buburi pegou sua Eu estou sua tentando começar 3. a agora partida, vamos... mas parece que o Buburi. agora. Né? Agora foi. Um, uhum. dois Zeniara. Vamos ver quem é o pior Zeniara dos dois. Eu vou, vamos eu vou acompanhar primeiramente Buburi. o Buburi. Buburi ele tem uma habilidade melhor com o Zeniara. Isso aí. Opa! tomando um pipoco na cara. Claro, o prêmio pode. Surpreender? É na na live não começou, não, Dragão. É porque é 20, Sim, tá. 20 segundos atrasado. Olha o Plin acertando aquele burburi. <risos> pois Por isso que eu falei pra vocês assistindo lá, depois assistir, pra não ficar dando. Okay, é que vocês ah, falam. A... ah ficar nossa, a é briga tá e frenética. Burburi mostra que não tem habilidade alguma com o Zenyara. <risos> <risos> do buri... Do buri... Mas, oh! oh! oh! Plinio com aquele chute no meio do bes mostrando que não está morto, olha a briga de Gigi. Viste Maria agora? Eita, quem será o agora, agora que vai ser assim? Não mentindo, Mendo. Mendo. Eu, Mendo. Que eu vou Mendo. até assistir o Plinio. Vamos ver Plinio, vamos ver. O Buburu está parado na base? O que, que foi que aconteceu? Buburu, vamos lá, vamos lá, vamos dar Valeu, Pixello. Valeu por buscando na cana a força para vencer. Bora lá, bora lá, vamos ver a carinha. Nossa, então, já gastou o dash. o dash. Já gastou o dash à toa. Tá aquela disputa feia de, de Shuriken. Também. Dis... Gastou o deflag. famoso é o Tem famoso, é o dash, famoso o gage que só consegue tirar like e se der o... o shift. O dash. <risos> Pois é incapaz. Eita, eita, eita, eita! Empatou! Quem acertar? Pitello, valeu aí, bora assistir, Obrigado aí, boa noite, até a próxima, viu? Obrigado, Pitello, mais. de porcão, vamos ver quem tem um porcão mais porco. Bora ver quem se o mais, né, Vamos olhar o Boburi, que o tá com cara que vai tomar um pau. Jogou um emojizinho na base, achando que vai enganar alguém, dizendo que acha que joga alguma coisa. Era pra ver se alguém roncar o outro pro ele buraco. Coisa, boy. Eu ia chorar de rir, velho. Ele tomou álcool, ele, pode, ele Eita, vai. Eita, tá tomando ah, um álcoolzinho morre, pra é, ver pô. se encarna Essa no é personagem. A ah, o Burburi é, é gordo mais, pô. O tá bugando a parede. O tá jogando um em um é. de distância, não tá sendo eficiente. Puxou muito cedo. Brinca de ai, oh, dois roadhog mesmo. O outro ai, puxou ai, a cachaça é assim, e foi embora, enchendo life. like. Foi no papo e... E... E... E... Não tá dando mil dos dois tá sendo eficiente, não conseguindo achar um dano decente, Consistente. Estão mirando no chão. E... <risos> Será que o é o famoso e... jogador Eita. que só mata na ult? E... É, é, se é, é, é o famoso! É o famoso Kaká! É o famoso Kaká. Ele só <risos> mata na UTI. <risos> agora que tal, eita, agora. briga de cigarro. Vamos ver quem é Ei, para que não não vai, Vamos ver se dá a primeira. Briga de Macrizão. Vamos ver, vamos ver que... quem vamos fuma mais Quem descarregar o primeiro tambor ganha. Quem descarregar o primeiro tambor quem ganha. Quem descarregar o primeiro tambor, quem quem o primeiro tambor? será. É o Buguri. Eita, eita. Eita, é alvo, o Buguri. Vai ser o tambor, vai ser o tambor. Vai, Buburi. Vamos ver. Plínio Plenium deu um tirão, levou dois tirão. Buboreiro tá de é. graça, uma 1! Bubore 3 a 1 contra Plinio! Plinio Gotti. A galera, que é bom, né? Rapaz, Plinio Gote, Game of Thrones, né? Pois que tá sofrendo porque gosta de sofrer. É. Bubore com seu Junkrat bosta, vamos ver se vai conseguir ser pior do que o Junkrat bosta do Plin. Ele não consegue nem subir a árvore aqui Eita, Plinio parece que tem um pior Junkred Então vamos ver se alguma coisa... Porque pra ser bom em Junkred, precisa... só precisa é, ter sófios já... Vou... Joga mina, joga ah, mina <risos> O já perdeu metade do life Spam mina, spam mina oh! <risos> Ele viu aquela bomba e é minha. É o chamado Tavarel! Opa! <risos> Briga de soldados, vamos ver quem tu tem Deus, o pior Deus, soldado. Deus, Deus, Deus. Eu vou desta vez olhar o Plenium, porque o Plinio é um jogador que está em ascensão como pior jogador. Olha, o Plinium acertando tanto dano, mas errou um Helix, que era o fundamental para finalizar. O jogou que ter que ter uma cura no chão, mas oh, deixou de para o vento se curar. Oh, Nossa, o oh, um oh, era se oh, acertado com oh, uma oh, cagada do oh, caralho! Empatou, empatou, empatado de espírito. Do... Empatou a série. Eish, não Agora não, O com seu Reaper. Será possível que o será... perderá com seu um dos seus Mains? Quem sabe o Boborei só era main Reaper. Ele só jogava com isso. Pena que ninguém avisou ele é que eles não jogava bem com isso, né? Mas eles não jogando com isso. É um cansado, né, velho? Olha, parece que já levou um bigu. Não sabe onde é que tá o Plenium, pleno. Nossa, Plenium! Prêmio, Plenium, Plenium, Plenium, Plenium! É, o homem dele. É o homem dele. pode contestar. É o Lamento, Prêmio. Você foi inferior. Eita, eita! Eita agora, aquela briga famosa! De ouro, mano, eita, briga cruzada! Eita, eita, eita! Ouro, eita, Cagou a Dragon não tem mais sketch, hein? Não tem mais sketch, hein? Não eu tem eu, sketch beijo, arrow pra vocês fazerem a flecha, ou seja, eita, ou tem mira eita, ou tem que só. Eita, Eita! Já levou, já levou! Ele ainda tá tirando. tem ninguém ali, ó. Veio, olha que animal. É animal. Ele Agora que ele descobriu que tem uma flecha que poderia revelar o lugar. Nossa, quer ver o Prince acertar? Nossa. Na cagada! Uuuuh! Uuuuh! Espera! Ei, Olha essa briga! Dá um chute! Dá um chute! Dá um chute! É. Quer dizer, dá um. Um golpe do Karate Caraca! Agora, agora é lindíssimo, velho. É true, hein, menino? Burburê com a skin mais feia da Mei. A skin de pijaminha. Não, não é feia não, isso aí eu tenho que dar. é feia não. É feia não? Ah, feia, não. é não. É é bonitinha, né? Pijaminha. Olha que péssima barreira ele colocou. Atrapalhando, salvando o inimigo. Ele não recarrega a arma. Quem congelar primeiro vence! Nossa, buburi! Buburí finalizado. Ele ganhou o X1, Clínio eleito, pior jogador da noite. <risos> Deus, parabéns. Plínio mostrando a habilidade de seu inquéritos. Vamos ver esse playoff de game maravilhoso. Olha. Aquela bomba premeditada, ó. Ó, ó, ó, ó. Ó, ó. ó. <risos> Premeditado. É, sacanagem. Premeditado. <risos> Perdeu seu título, Bumbulho. Beleza, não, galera. Não, só sou... só obrigado Você a todos ver, que aí. participaram mal, dessa zoeirinha. Mal, Finalizamos aqui a nossa segunda edição. Decretando nosso rei desta noite, Plenium. Plenium God, é pode nice. notar aí. Ele vai jogar Plenium na próxima, God. talvez. ele vai disputar novamente o. O cinturão, <risos> o cinturão, cinturão, né? O seria. <risos> o quê? Que horrível. Seria... O que? Ver, que horrível. <risos> Obrigado a todos Caneco. que participaram. Obrigado, Mudasakzinha, por ter sido Olá. essa comentarista. Kaká por ter aparecido para assombrar nossa live. E Plínio por ter participado, é, claro, Plínio. Plínio é vou claro, é. Foda-se, Plínio. <risos> e manda seu melhor, pô. Obrigado a, a todos. Foi disputado. Obrigada, pessoal. Eu, eu não vou, eu vou botar a câmera final, porque. Mas eu, eu vou ser sério, eu vou ser sério. Eu tava apostando minha fitinha em você, Puri. Como o Ranzo, velho. Você ia gritar saque, velho, pra gente. <risos> galera, esse vídeo vai ficar disponibilizado em HD daqui a pouquinho, eu vou upar minha conexão de 100 mega de upload, rapidinho, e vocês podem assistir a replay, viu? Essa live Pode vai ser, ser gravada aí, e eu não vou deixar no canal, porque a qualidade dela é um pouco inferior. E quem quiser jogar ranking comigo já agora só galera, Eu quase. irei sair, porque eu não gosto de jogar mais Overwatch, não vou mentir, Overwatch ainda não tem o que precisa pra me trazer de volta. Tá chato, eu tô jogando, tô passei três meses parado, mas... <risos> mas é bom grear com a galera, Adiantou. pelo menos isso. Aí quando eu voltei, tava lá, Ganso, Ganso e briguita no metal, ele assim, voltei. <risos> Volta que deu errado. Volta que deu errado. Obrigado a todos e vou finalizar por aqui. Obrigada pessoal, até, até a mais. próxima. Boa noite.